Aconteceu com o Rui reninho que disse-me vou fazer uma música e agora vamos gravar o um videoclip e eu vou usar este fato treino aqui, não sei o que é. <risos> Tipo, eu faço o reininho de fato de treino e o caralho. Assim como a Gisela João... Ele disse que ia usar aquele fato treino específico. Eu não lhe disse nada, foi ele que escolheu aquela roupa. Assim como a Gisela João, no concerto Coliseu, que foi o primeiro que eu fiz com ela em Lisboa, agora no em Stock, fez uma série de stories no Instagram dela a dizer Agora, eu não sou a Gisela João, eu sou a Sandra a Isabel, estás a rios, estás a ver? Mas durante este ano vai ser gravada uma minissérie com alguns episódios do Sangue e Mármore, no qual o principal desafio que eu tenho é esse papel de produtor, de Larry David, quem viu a série, que é... Eu escrevi o script, eu escolho o tom e eu assim, ai meu Deus do céu... A carrinha não caiu, mas tinha as duas rodas atrás trás no ar e não conseguia sair de lá, estava pousada Sim. no chão pelo meio. E eu, ai Jesus, como é que eu vou fazer? Aflito, ligo para os bombeiros de Gaia. E eles, oh amigo, isso não é Gaia. É muito provável que Gaia Seja a metrópole e o Porto, seja um centro histórico, passa a ser só uma, uma, não, uma equivalente será. a uma Freguesia. Mas não, mas não tem cultura. Mas terá daqui a mil anos. Não, nunca vai ter, Isto porque eu conheço anos. a vereadora. <risos> Quem é responsável pelos, pela programação em Gaia mais rápido leva um artista super uh, pouco conhecido, mas muito de nicho, que é respeitado pela comunidade cultural. Que só hum. mete lá 20 pessoas certo. do que um gajo conhecido que é da cidade, percebes? Uhum. Que ele considera assim, é gajo é um fuleiro, que é o que eles me consideram a mim. Pois, estão preocupados com chamada alta cultura. É. Assim. E o próximo álbum de corona é só sobre bruxaria. Um dos temas fala sobre uma coisa que tu me ensinaste, Francisco, uma pessoa que tu me ensinaste que eu andei completamente viciado. O Vítor Catão. <risos> <risos> Olha, vamos ter atenção ao que é que vamos falar Exato. aqui neste momento, porque assim tu vais pagar e eu vou ficar aqui. Tu veste tipo a fazer, imagina, tu nu nunca pensaste em nenhuma ideia que disseste isto é tão estúpido que não vou fazer Sim, há ideias que eu tenho obviamente que boicoto a mim próprio, não é? Mas como é que tu consegues fazer, imagina? Qual, qual, qual é o, o filtro? Ou outro? Yeah. Qual é o limite? No meu sonho, no meu imaginário de sonho, a exposição ou o museu etnográfico do Guna com... Pá, pegavas em dinheiro sério, porque vou-te explicar, por exemplo, as Nike Shocks de 2003 não arranjas em lado nenhum bueno achas que um ioyó -io -io? um um io -io é, uma, é uma peça guna. de guna? opa, na minha experiência não na minha é, sabes porque é a primeira vez que eu fui roubado e fiquei ao pé dele, tá, mandei-lhe logo estalo e apanhei para aí 15 estalos dos olhos fiquei com o beijo todo inchado, os olhos inchados apanhei cada puta de cada estouro, andei no chão do carneiro? do carneiro e dos tropas dele mas eu nunca permiti que ninguém para quem eu trabalhasse fosse dono da minha vida. Certo. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? É, tu bem deprimido, hoje à noite não consigo sair com os meus amigos porque estou triste por causa do trabalho. E eles que se fodam todos. Eu sou eu, se eu trabalhar para outra pessoa, contribuo com o meu esforço, mas eles não são os meus donos. Nem nunca vou permitir que fique deprimido nem chateado por causa deles. Se este gajo me está a fazer com que eu seja feliz, eu quero que ele se foda. Pode ser andar à porrada, pode ser cagar para ele, pode ser a professora, pode ser expulso. Eu sou o primeiro e os outros que se fodam. E isso é o mais importante, porque durante a tua vida tu vais ser feliz se fores assim. Podes ser pobre e morar debaixo da ponte. Ok, é verdade. <risos> Mas não Mas... vais andar deprimido por causa de um filho da puta que manda em ti. Estás a perceber? Gostavas de ter uma equipa de Ghostbusters? Não, não, não. De te meterem assim no meio. Imagina, pegavam em e tinham-te um, cap... um pano na cabeça, estás a ver? Metiam-te na mala de um carro, deixavam-te ir num senatório qualquer, estás a ver? E ficavas lá. Só a experiência. Estavas não, seguro? Não, não gostava. Não gostavas? Não. Mas, não. mas imagina, não gostavas da experiência porque acreditas bem nisso ou não gostavas porque era só podre? Porque tipo. Eu acredito nisso, não vou atrás, estás a perceber, eu já sei que ele anda aí, se por acaso me cruzar com ele, deparo-me e tento enfrentá-lo da melhor maneira possível, acreditando, mas não vou atrás. Ok, ok, és uma pessoa sensata. Sim. eu já não vi muitos filmes de terror não, se não sei se isto é ser sensato pronto, o respeito, então olha ele está ali e eu estou aqui, pronto, deixa o estar se eu chegar lá e ele estiver lá, olha estou com ele estou com ele <risos> <risos> mas não faço de propósito para ir ter com ele quem é que nós temos aqui David Fogo, Francisco isto <risos> é assim que se diz começas tu a intro mas eu não Porque sei não eu interessa sei, me não sei interessa. tens bro, que ir ouvir a perguntar, não ofendo é desinteressante <risos> quando acaba. Ah, porque eu é é que, que baitaste. É verdade. Uma conversa que, a correr bem, chegará a toda a Portugalidade, atrevo-me a dizer. À minha esquerda tenho. É suposto ser o teu nome, não te essa parte aqui. Ah, uh, David Bruno, músico e empresário de Vila Nova de Gaia <risos> E espiritista. Não, não. não. não, não, não, não, não, não, não. não. espiritista. Só self. Não. não. Isso Alguém é como consigo. o gajo que joga com os amigos futsal à quinta, dizer que é futebolista. Não, não, não. <risos> não. Mas às vezes tem pezinho. <risos> não, mas não, <risos> é, mas não, não tem. Podes pé reclamar, pés, não podes reclamar. Tem mais pezinho do que eu. Não, não podes reclamar. Nesse não pode reclamar. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues. À minha direita, eu João Castro. E atrás da câmara. Gostaste? É nós antes não tínhamos isto. Ah. Pois não. E a dona Irene aí. <risos> e a dona Irene. Mostrar-lhe respeito, já porque este é o local dela. Era. era. era. era. Ainda é para sempre. Mas então, quase todos os sítios onde tu já estiveste, eram ah, um morreu alguém, alguém. bem, hum, mal. Não não. É? não, não acredito nisso. Não? Não, achas que sim, bro. É. Acho, acho que, acho que, eu vi, por acaso, confirma-me isso, mas eu acho que 20, tipo, só morreu 80% da humanidade, já existiu até hoje. Por isso não é assim, uma estatística muito, muito poderosa. Ah, mas agora define. <risos> e há Agora, tipo, mano, não há boé cities no mundo, bro. Ah, Tendo não, em não, conta que a maior parte sim. das pessoas se consertam no mesmo lugar. Mas precisamente por causa disso. Tu, o, o, o Davi, ok, se calhar imagina, o David reside em Gaia. Gaia não, não era muito povoada durante é, é séculos. Okay? Okay? Mas muitos sítios onde já estiveste, por exemplo, cidades como Porto, Coimbra, ah, já tive muitos sítios que já morreram lá pessoas. Claro, é tempo aqui. Já foi um, já já um cemitério. Nos, nos hospitais, hospitais de... as pessoas não morrem. Yeah, quer yeah. dizer, morrem menos do que no hospitais. Não, é sim, estão mortas. Mas para hospitais, já entrei em muitos hospitais. Hum. Olha, por exemplo, isto bate muito nos hospitais? Sim, bastante. Portanto, pois. Sim. É porque é fido, Bate muito e tens pessoal ah, bem. que trabalha nos hospitais a falar tipo, desses tipos de acontecimentos estranhos, pequenas então. coisinhas, toques, etc. Já bem. conheceste alguém a dizer-te isso? Tipo algum enfermeiro? ou enfermeira. Já conheci no, no sanatório de Gaia que hoje é o hospital Santos Silva em Gaia. Antes é que aconteceu ah, lá mas... merdas mesmo esquisitas. Mas quem quiser saber mais sobre isto vai a um blog que se chama Portugal Paranormal. Já fui. Hum. E tens lá tipo os relatos psh, quase todos que existem em Portugal. Em Gaia tens muitos, no Porto tens muitos. Faste que tu... até fui lá parar por causa da seca do bacalhau. É possível? É, sim, é um dos locais também okay. mencionados, pessoas de fazerem lá investigações. A Quinta de Marcos Gomes que é aquele palacete uhum. que se vê da foz do mini do Lado certo. de Gaia, aquele enorme, onde fizeram os ornatos violeta até um videoclipe. Fizeram lá? É, o punk, moda, mas, mas... funk, ou punk, moda punk, não sei muito bem. Ok. Eu ia para lá porque eu morava lá lado muitas vezes quando era novo para o palacete. Para lá de para dentro? À volta, nos arredores, porque ele estava abandonado, agora vai ser um condomínio de luxo, não é? como tudo no Porto. Mas... Uhum. É, é, aquele, é aquele que fica na colina? É. é. A colina é vai ser um condomínio é é de luxo. Essa colina era o jardim. Eu, eu arranjei um livro uma vez, roubei-o em Guimarães. É. <risos> Mas roubei um livro em Guimarães. É. Mais uma pessoa que confessa um crime. Yeah, eu confesso, é. na boa, sem problema. Eu roubei um livro em Guimarães que falava só sobre esse palacete de Marcos Gomes. É um homem muito rico de Gaia. Foi ele que fez o apiadeiro de, de Valadares, dos comboios. E com o estádio. Sua... Era tipo... Eram mecenas. Eram um e Ele enriqueceu muito no Brasil, então construiu muitas ah, cenas ali na okay. zona. Entre as quais, aquele palacete enorme. No e toda aquela encosta que tu dizes, essa colina, era... Quando ele veio do Brasil, tinha pá, aí quatro ou cinco casas que eu vi lá no, no livro, nas fotografias, de jardineiros. E todas as espécies exóticas que se davam em Portugal ao ar livre, quase todas, existiam naquela colina, estás a perceber? Ah. Ele plantou lá tudo o que trouxe do Brasil, okay. da América Latina, de, Dá, é tipo dava tudo o é? que dava é. yeah, Só que em vez de hipopótames eram é é? as plantas. Como é que era? <risos> Como é que era? <risos> a área de negócios do Marcos Goula? Ele não sei, eu acho que ele fazia import expor, pelo que eu li. De quê? De quê? Então, olha, azeite e vinhos okay. e trazia de lá diamantes, okay. uh, outro, especiarias. É mandava, claro. comprava e vendia certo. coisas de um lado para o outro. Ah, e nessa quinta ao lado. Depois, quando ele voltou para Portugal, abriu uma fábrica, essa ainda lá está, não a deitaram um abaixo, é um terreno ao lado, abriu uma fábrica de conservas. Ainda lá está. Qual é a conserva? Minerva? Não, não sei, não sei o não nome, era a marca dele. Mas subires de onde tem ali a furada o cais dos barcos para cima, e se prestares atenção ao teu lado direito, tens um azulejo enorme a dizer fábrica de conservas, era a entrada da fábrica dele. Ok. Hum. E tu, David, Bruno, desde que vieste aqui, já vieste aqui três vezes... Uma vez convidado, vi, a outra... Eu vim vi duas vezes, não é? Fizeste card um aqui. Não queria sequer entrar, não é? <risos> e é a, a terceira vez? É. Ou seja, é a, ofici a segunda vez oficial. Vieste cá há dois anos, mais ou menos. Sim. Cerca de dois anos. O que é que mudou em dois anos mesmo na tua Ora, vida? Não mais usaste um álbum? Em Portugal, tipo há dois sítios que eu tenho um prazer enorme de vir e falar. Um é para o Voral do Alvim. E outra é um nuance aqui. Sabe qual, infância. Sabes, qual, <risos> sabes, sabes qual? sabes qual? Sabes <risos> qual? chama o meu venho. Foi aluno do meu pai? Do meu pai. É, os pá. pais deles moram em moram infância. Sim, o Alvin foi aluno do meu pai de educação tecnológica. Só, pronto, uma à parte. Tá, <risos> que ele nasceu em Mafamudo, mas depois morou aqui. E morou, era desta tempo, zona. E sim. os pais ainda estão aqui, Também. aliás. Mas nem agradece o elogio. Agradeço. Não, eu porque, pá, oh, eu fico contente. Obviamente sim, eu não me disse isto para receber. Para, para, para para quando o apreço te é dado também. E então, o maior apreço é convidá-lo sempre que, sempre que podemos para tê-lo aqui. Eu não sou um dick rider, eu digo isto porque mas sim nós tu, pronto, Mas nós vamos Mas nós fomos, <risos> <risos> mas nós somos, meu querido. Pá, olha, vou dizer isto, não sei se já te disse pessoalmente. Não sei bro, sou sincero se te disse desculpa. Mas este último projeto, gostei, gostei muito. Achei fantástico um, Gostei muito da experiência que foi no auditório uh, Auditório? Falei bem? Era um as auditório aquele? Teatro? No teatro, teatro sim teatro Gostei muito da experiência Os plebeus a 20 anos, Gostei muito da experiência mas E estava bem curioso para saber como é que ao vivo iria ser Porque como já tinha ouvido e visto as imagens é sempre diferente não é? Mas gostei, gostei muito de toda essa experiência pá, musical e, e, e cinematográfica tu sim, fizeste. Que fizeste Sim, que eu acho que Como mais uma vez estávamos aqui a falar em off ainda não se expandiu a 100% para o que deveria ser, não é? Porque imagina, quando eu escrevi aquele script, aquele argumento, antes de fazer a música, obviamente eu imaginei uma novela, imaginei uma série, okay. mas eu não tinha budget, nem tinha capacidade, nem meio, estávamos em plena pandemia, sequer para sonhar em fazer isso, fiz aquilo à minha maneira, como aliás sempre é a minha carreira. Aliás, está no meu Instagram, um indivíduo de gaia que faz pela vida, não é? à semelhança de outros que tais, dizer que, vou-vos dizer, um dia que eu morra, eu cedo esse título ao Peter Castro. <risos> <risos> <Faz sentido>. <risos> é. <risos> Peter, toma aqui, é para ti este título, serve-te bem, podes usar no Instagram oficial. <risos> Enfim, é uma parte, porque ele também já veio cá várias vezes, é muito e, e muito bem. Mas de qualquer forma, eu. Epá, eu não... E ele com uma espada. <risos> eu, epá, eu... Não, não é espada nenhuma. Eu adoro o Peter Castro. Eu dito. Não, com uma espada não, como, pô... azul, como fazem os ah, gays. Sim, sim. Eu só tenho admiração por ele, aliás. Eu dito. E eu já sabia que ele era de Gaia antes de ele dizer que era de Gaia ou dar a mostrar. Eu vou dizer. Uh, temos que falar sobre o Peter Castro um bocadinho. Toma, de... ver, é. bro, pra... Mudando falar. aqui um este bocado é o teu momento, antes fala, de falar do Sangue Manner, pronto, que as pessoas já conhecem. Mas, mas também faz parte. O, se estás a falar de Gaia, tens que. Claro, não é? Tem é uma pessoa de Gaia que eu respeito muito. E eu vi, tipo, a primeira vez tipo, eu vi-a passar a Páscoa em canelas no Instagram eu digo não. <risos> <risos> lugar, tipo, que quem é que não, não daqui passa a Páscoa é assim, quem é que passa a Páscoa em canela? <risos> <risos> enfim depois vejo, vejo uma cena qualquer foi uma frase sabe? foi uma frase qualquer que ele diz que é um, propostas às marcas, as marcas fazerem-lhe propostas e ser pouco dinheiro e não sei o que, e ele dizer assim, eu não aceito qualquer proposta, eu tenho espírito de mercieiro. <risos> e, e eu assim... <risos> Páscoa em Canelas e dizer isto, este gajo é de Gaia. E depois passado alguns tempos descobri, e depois passado alguns tempos encontrei-o na rua realmente em Gaia. Não é? E comecei a saber, foi do domínio público que ele, que de facto, que tem as suas raízes gaiances e portanto dizer Peter Castro é, também é um indivíduo que faz pela vida, eu acho que representa a um nível diferente do meu uhum. hã? o que é ser o hustler de Gaia cada um à sua maneira claro que sim, e, e há outros também outros há, muitos, casas na há na muitos, muitos, há muitos há, há? <risos> há, há todos oh, os tipos e há tanta gente em Gaia que serve como hustler mas, mas, mas por exemplo Gaia né? a luta de Gaia Pá, de certa forma, é, não, estás nos, não, não, és, não estás no centro, onde as coisas acontecem, não. Mas estás ao lado. Sim. Estás a ver? Ou seja, é imagina, é mais fácil do que seres de Bragança, estás a ver? Certo. e mais alguma coisa, uhum. mas ao mesmo tempo, não nota-se de quem é das periferias uma diferença de quem é do centro, centro, centro, centro, centro. Nota, só é um pequeno pormenor em relação à Bragança é que Gaia é, deve tem tanta população como a Islândia <risos> Gaia tem é tanta, verdade, mais é. que Gaia acho que só há Sintra para aí, estás a ver em Lisboa e a seguir é Gaia e em área não sei, em área ah, acho que há Odemir e não sei o quê, portanto Gaia não está no centro, está ao lado, mas é grande, que foda, não <risos> é, é? é. é essa é. a diferença. Pois é, pois é. E, e, e é, é grande, podia ser maior, yeah. não é? Se não fosse é a É Pérsia, meu, é Pérsia, dos tempos modernos. Podia ser é maior Gaia. um bocadinho. É, imagina, daqui a 3 mil anos. Sim, espinho, é espinho, espinho podia vir para nós Espinho não está a fazer nada ali só assim. Depois a é, Vita <risos> falar sobre isto. E vi pessoal de espinho a uh, ficarem ao fedido com ela. Mas isso, isso é interessante porque agora vejam se isso. Deixa, é, posso se isso só dizer uma assim? coisa a ele? Tem cuidado bro, não sei se já as gaxias of já. já. Já. Quando tu começas a... Imagina, tens aqui a tua sininha, né? Quando tu começas a querer um lado, podes perder o outro. Mas tem o um rio no meio. Não, mas já temos lomba. A lomba? Oh, coitadinhos. <risos> já temos lá, né? Se a lomba fosse ocupada, estás <risos> a ver, imagina. A lomba é um esclave, estás a ver, está de lado lá. De lá. Se Gaia ocupasse a lomba, Gondomar não vinha buscá-la, só a volta que tinha que dar e a da cabeça que desistia logo, tá? se Gaia ocupasse lomba é, era o plano inicial do Putin, estás a ver que era, ocupavam e os outros tipo, ok, está tudo toma e desistiam, é. Acho que, é que Gondomar chateia-se por causa da lomba. Não, acho que não, acho que não, temos gravido. Porque não faz sentido hoje a lomba, em tempos fez sentido, sabes o que é que a lomba era de Gondomar? Eu fui pesquisar, fazer porque é que estes gajos estão aqui do lado de cá e é deles? Faz sentido. Antes das barragens, o rio subia e descia. Quando o rio descia durante dava a seca, Dava para passar a pé, Não de Gondomar é. até o lado de cá. E as pessoas estavam do lado lá, fizeram do lado de Gaia cenas. Mas é que eu faço. É tipo um vale que existe no rio? Não é um vale, mas o rio secava e tipo, é. tinha poças onde tu mas podias passar ser. a pé. Sim, mas depois do outro... Pensa no formato da Lomba. Vinhas a pé, vinhas a pé de um lado ao outro. Isto, para quem está completamente descontextualizado, a Lomba é uma praia fluvial... que É verdade, sim. ...que quando o mas está do lado de Gaia. Por isso é que o David chamou o Esclavo. E aquilo faz um cabo, um promontório muito grande, o rio faz ali uma curva muito acentuada. Como se o povo do Douro, faz um meandro. Um meandro, exatamente. É assim o nome técnico. O, e, e, e, nesse, e nessas circunstâncias é normal que não tenha o mesmo caudal ali. O Rio. Okay. É sim, eu estou a acreditar nisto. Também temos aqui um homem que é um grande artista da PETA e que é um fã. Não, um homem da PETA. Eu, pronto, tá <risos> não, não lhe vou chamar de <risos> a mentira. A PETA, é mas pressão tua, numa entrevista que deste recentemente. Sim, por acaso. sim, sim. Eu, eu e portanto sei. eu não quis ser ofensivo, chamar-te mentiroso. Foi ao Porto Canal que disseste isso? Foi, mas foi. eu disse do meu avô, não foi de mim. <risos> <risos> mas então estavas a insultar o teu avô. Não é um insulto. Eu dizia Portanto. que o meu avô me espetava grandes petas, mas isso não é propriamente um insulto. Pá, são ficções. Mas esta não é uma ficção. Assim como te digo, que, na aldeia dos meus, meus avós lá em cima, em Barca d'Alva, hum. os senhores, os pescadores ganhavam a vida no verão, porque como o rio também baixava de caudal, iam a pé e apanhavam os peixes nas poças. E okay. apanhavam quilos e quilos de peixe porque eles estavam presos em poças. E eu sei que aqui, nesse meandro da lomba, era igual. E é por certo. isso que pertencia a Gondomar, porque as pessoas, no verão, passavam para o lado de cá, faziam vida, e então era Sim. mais de Gondomar e, que Gaia. E não, e não haveria lá nada lá da volta. Nada, não, não haveria da nada à volta, da volta da e é por isso certo. que pertencia a Gondomar, agora com as barragens e a subida da água... Não faz sentido. Eu percebo o que estás a dizer, Eu mas posso dizer uma história é boa, que eu <risos> um tive <bocative risos> a lomba. <Toma> oh. <risos> Sabe a coisa que podes contar aqui é as histórias amigo? Eu, eu, vou, eu, vou. Eu, eu não quero de maneira nenhuma tipo assumir as rédeas por vocês, que vocês é que são os donos disto. Nós estamos a termos de ah, poder, acho que é fácil. Ah, okay. Não, quero, não okay. quero fazer isso. Mas, mas esta história acho que acrescenta Aliás, valor. Aliás convidei-te a sentar no meio e recusaste por causa de uma olhar. Dos espíritos? Pois. Tipo, Olha aí um copo. Está <risos> vazio. Conta a história. Eu, eu ah, eu trabalhava numa empresa e... Hum, o gajo mais barato que eu conhecia para arranjar colunas, monitores, era ali, perto entre os rios, mas para o lado de cá. Então, eu fui lá, eu levei tipo para o trabalho. Eu trabalhava em Santa Maria da Feira, estás okay. a ver? Desculpa, Canedo, sabes onde é Canedo? Sei tinha lá um senhor que arranjava, tipo, monitores, etc e eu tinha uns monitores no meu estúdio que volta e meia davam um estouro e começavam a deitar fumo tipo bum, bum, bum. era, era a, a fonte da direita pronto. Ok, a alimentação A alimentação, pá, ela era sensível o meu uhum. estúdio tinha uma realidade fraca, não sei então volta e meia davam um estouro e começavam a botar fumo pronto. Mas ficava tudo bem Ficava tudo bem, aquele só queimava, deitava fumo e pronto, acabou e não funcionava mais E esse senhor, em Canedo, era o que arranjava mais barato de todos até foi o meu técnico som que me disse, o Zé Pedro de falámos Então, uhum. eu levei lá o monitor e deixei encanado, entretanto passo e digo olha que é que é a lomba, vou ver como é que é a lomba, só que com o carro da empresa. Eu tinha mentido na empresa, eu tinha dito que ia não sei aonde um cliente, estás a ver? Uhum. Mentira. <risos> entretanto, chego lá. E meto-me por umas ruas daquelas ali, tudo é tipo, é é a claro. é, muito estranhas, é, é, é mesmo muito estranhas. É. Bom, é. e quase ao pé do rio, eu tento ir ao pé do rio para ver o rio, Opa, e meto-me lá numa cena, saio, vejo, vejo o rio, tudo muito bonito, ok, entretanto, vou dar marcha atrás com a carrinha para sair da empresa, e imagina, era um socalco, e a carrinha tum, fica assim pendurada no ar com as rodas de trás no ar. <risos> E eu assim, ai meu Deus do céu, a carrinha não caiu mas tinha as duas rodas atrás no ar e não conseguia sair de lá, estava pousada Sei. no chão pelo meio. E eu, ai Jesus, como é que eu vou fazer? Aflito, ligo para os bombeiros de Gaia. E eles, oh, amigo, isso não é Gaia. <risos> <risos> <risos> se não está a estou aqui, se não é Gaia, você tem que ligar para os bombeiros de Gondomar. E, e eu, volta. E eu, não acabou a história. Pois Jesus, tem que ligar para os bombeiros. Tem, porque aí pertence a Gondomar. Eu, que estupidez, porque é que isto pertence a Gondomar? Liguei para os bombeiros de Gondomar e eles disseram: ah, diga-me a sua morada, já estou a ver onde é, temos que mandar um carro especial com uma grua e uhum. tal, normal. Ah, porque é um acontecimento regular. Entretanto... de Gondomar não quer saber e não repara aquilo. É essa aqui a situação. Mas, não, é? não, não, não, estamos aqui chegas. C calma, calma. Se os bombeiros sabiam que aquilo era comum e que carro é que tinham que levar significa que acontece várias vezes naquele lugar. Sim, local. sim. Ou seja, Gondomar não está a tratar a lomba como... Vamos, nós. vamos deixar o David acabar <risos> sim, a história. Sim, sabia. E até te digo, bom, entretanto o senhor da casa em frente, lá se percebeu que algo estava mal, sai e diz assim Ora boa tarde, boa tarde amigo. E antes de eu dizer qualquer coisa ele diz-me logo assim Olha o outro! <risos> Já devia estar habituado àquela situação. Sim. Estás a ver? Foi ele que te ajudou a tirar lá o carro. Como é que ele me ajudou a tirar o carro? <risos> Pá, uma cena que até eu me lembrava, mas pronto, é aquela coisa empírica popular. Claro. O carro estava no ar, não é? Uhum. E ele disse, isto é tração à frente. É só preciso é levantar um bocadinho o eixo para a carrinha Opa, sair. Posto no e ele foi buscar paralelos e fez assim uma, uma pirâmide, uma pirâmide não, uma torre de paralelos até à roda, Sei. às duas só para... rodas de trás para as duas rodas de trás estarem assentos em algo. Certo. E depois saiu. Quando eu vou a sair... Eu, oh, olha, o senhor salvou uma vida. Quando eu vou a sair com o carro pego no telefone para ligar aos bombeiros de Gondomar para dizer que já não era não preciso. preciso. Quem é que está a chegar? És os bombeiros um de Gondomar. Grande, és um grande cidadão. Vou isso. Estão a chegar os bombeiros de Gondomar. Okay. Ah, oh, amigo. Olha, já resolveu aqui este senhor e tal. Mas isso a gente não tem nada a ver com isso, porque sabe, só o fa... nós, para virmos dali para aqui, tivemos que ir ao freio com este carro, ah, gasta ah, muito ah, gasólico e não sei o que. É. Sim, e eu, mas olha, mas eu já resolvi. Olha, mas pelo menos as despesas de locação têm que pagar. E eu pronto, olha, de cá então. Quanto é que eram as despesas de locação? Eram quase. 250 euros. <risos> eu eu, -se, eu -se, posso ir para 250 euros para vir de Gondomar e <risos> à Luamba de casa? Ah, é a, a, um veículo especial. É para ver é é... tá assim, se eu estou a gerar. Eu estou a gerar, estou sério. para pergunta de paz não é só a Luamba, volta assim na Não, questão não é, é, é, é, é, é um carro especial. É o trabalho das pessoas. E aquele carro especial está a ser usado para uma situação, não está, e está a ser usado para outra especial. Isto não exatamente. Isto não é uma questão meramente económica. Ok? É a prevenção geral, é para que as pessoas não façam outra vez claro, a partida. Claro, é uma voltinha. Mas Bom, tu, tu, mas não tu não tá, pagaste? Não. <risos> e eu disse: olha, por favor, então, olha, eu agora não tenho aqui dinheiro, dá para mandar? Sim, depois os bombeiros mandam e mandaram-me uma ou duas vezes e eu aconselhei-me com o meu advogado que é o Cabral que é um amigo meu de Amarante e eles assim, não pagues e até, eles mandaram-me um aviso, dois avisos e depois assim, eles não te vão meter em tribunal por causa dos 250 euros meu e não paguei, portanto, eu estou com uma, uma dívida os bombeiros de março por causa da aluno Há foi? Há Vai em 2015, 2016 vai escrever porque eles não se Mas buscar. agora tu és artista, meu, tens dinheiro dinheiro eles vão ver esta merda e vão pensar. Já escreveu, já percebeu. Não me escreveu ainda? Já então prescreveu. vamos ver, 2015. De 6, de São 7, 7 anos. 8, não, então, sete anos. 8. Não, oito, mas bem do <risos> mesmo, né? Estamos em janeiro. Era precisado. Acho que foi aí que tu tiveste a primeira. A primeira... contacto. E eu não pago a Lomba. Eu, se for preciso, hoje faço um movimento para a Lomba sair de Gondomapa e eu não pagar essa multa. vai <risos> <risos> sair <chegar> a ameaça. <risos> Aquele ponto que, que me ocorreu há pouco, é que daqui a mil anos, correndo a sociedade mais ou menos como, como tem corrido, é muito provável que Gaia seja a metrópole, e o Porto seja um centro histórico, passa a ser só uma, imagina, não, um, nunca equivalente será. a uma freguesia. Pensa daqui a três anos, tem cidades gigantescas, daqui a 3 anos como Xangai, a Cairo, etc. Não, Gaia é tão grande, tem uma população, já está delimitado de forma mas não, razoável. Mas não tem cultura. Mas terá, daqui a 3 mil anos. Não, nunca vai ter. Isto Porque é eu conheço ciúmes. a vereadora. <risos> <risos> e pois é, tu. Fala-me fala disso. Tu tens tipo eu, eu, os eu... rants mais fixos pessoal, que são tipo responsáveis por merdas de Gaia. Não, ga Gaia, Gaia. Tu me vez tava, acho estavas a chorar quando disseste aquilo, dizer, Gaia não me merece. não. Eu, eu... Eu a chorar por causa da velha da de Duarte, de Gaia. <risos> mas... <risos> <risos> <risos> não, West, agora West, a sério, West, não, West, mas West. Gaia, Gaia nunca teve, é pena, é enorme, Minima uh, nunca teve muita cultura e nunca teve grande investimento a nível de cultura. Faz o Marés Vivas. E, e tipo, a nível de Gaia é uma cidade tão grande, com um budget tão grande, investe muito pouco em cultura, toda a gente se queixa do mesmo, até ao dia 2, pode ser que um dia mude, percebes? E mesmo antes sequer de haver investimento em cultura, devia haver um investimento... Como é que pode haver investimento em cultura se não há sequer preocupação em investimento no bem-estar das pessoas? É só prédios! <risos> Gaia é só prédios, Tu vês os subúrbios, as pessoas fizeram prédios, prédios, prédios, ninguém se preocupou em fazer, tipo, um parque. Um, parque. um parque, uma área comunitária para tu passeares com a tua família. Tu tens quilómetros e quilómetros, tu não tens nada, só tens prédios, prédios, campos, prédios, e tu campos. Que isso, tu achas que isso interfere diretamente com a cena cultural? Interfere, e interfere sobretudo com isso, porque o Porto, apesar de tudo, tem uma estrutura, tipo, de cidade, de... Áreas, áreas, jardins, museus, áreas, embora a cidade seja muito grande e hoje seja muito cara, etc. Mas há espaços no meio, há jardins, há, há, há uma preocupação, eu não sou nenhum arquiteto, nem, nem percebo nada disto. Mas é uma cidade que quando tu moras lá, percebes que há uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Tem espaços para viver. Certo. E Gaia só tem espaços para dormir. Mas assim, nenhuma cidade em Portugal foi construída muito com isso planeado. E seja um é dormitório, deixa de um dormitório. Claro que, claro que sim. sim. Tipo quando um dormitório, e, apesar e que mal. eu agora dou valor, porque aqui ao lado de minha casa estão a fazer um parque urbano, estás a fazer de finders, Mas ainda vão a que tempo porque é mais pequeno. Gaia, Gaia cresceu é, é isso em sim, pouco não, tempo desmedidamente tempo. Tempo. e já não vai a mas tempo. Sim, o centro de uma de Santa Marinha, etc., terias dificuldade. Mas tu tens zonas no interior de Gaia, Canelas, por exemplo, tem a Serra de Canelas, que é, que é um espaço verde que e Que tem espantalhos de botão E dois do aí... <risos> <risos> mas Mas explica-me. Mas explica e O sítio de Bruxia dos mas fortes, bruxia... fortes também, diz Mas explica-me explica isso de, de... Espaços de lazer interferem diretamente com a forma como tu consomes cultura. É, não é com... Eu não, é tipo, um é o reflexo do outro, ok? A cena é. Se ninguém se preocupou em investir para o bem-estar das pessoas, para terem jardins, museus, espaços, eh, centros recreativos, porquê é que vão investir em cultura? Não constroem Mas, por exemplo, vou é uma barbaridade, mas países que são riquíssimos em cultura, estás a ver se calhar são os que, os que se vivem pior. Mas em Gaia não é o sítio que se vive a pior, atenção, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é Há, claro, uma cena que é assim, quem é presidente da Câmara de Gaia ou quem é político em Gaia preocupa-se com estradas, hospitais, prédios, vias, mas o resto nada, estás a perceber? Hum. E nunca houve essa preocupação, é só isso que eu te estou a dizer. E é por isso que eu, para tocar no Auditório de Gaia, por exemplo... Querias que eu lembre-me disso? É, vi-me aflito, vi-me aflito. Aflito não vai é demais, mas tive que fazer um grande esforço para ir lá tocar. Mas um, mas, um esforço, mas um esforço a nível de não te queriam abrir as portas ou meteram muitos entraves para poderes ir lá tocar. Eu mandei um mail e mail a dizer depois das férias quando é que tens disponibilidade? Não tenho. E para o ano? Não tenho. Ok. okay. E, tu é, e é engraçado porque, eu já, porque és tu, estás a ver? No sentido em que eu vou um, tipo, Acho que tu é, te, és um nome hoje em dia que será mais fácil atuares em sítios assim, né? Porque já tens palcos maiores, muito maiores. Pois seja, tenho. Mas que que tu dizer... Escrevi no mail e expliquei para quem não me conhecia. Sim, mas é isso, o é um nome já. E mas agora imagina que para um gajo que não que não é que não tem a tua o teu o teu não sei sabe. Olha, por exemplo, e depois há uma coisa também que eu vejo que é de cidade pequena que, que, que sinceramente também me também me faz uma certa confusão. Que é o seguinte. Quem é responsável pelos a programação em Gaia, mais rápido leva um artista super uh, pouco conhecido mas muito de nicho, que é respeitado pela comunidade cultural, que só uhum. mete lá 20 pessoas, certo. do que um gajo conhecido que é da cidade, percebes? Uhum. Que ele considera assim, esse gajo é um foleiro, que é o que eles me certo. consideram a mim. Pois, estão preocupados a chamada alta cultura. Estás a perceber? Não, eu agora sou o programador aqui da cultura de Gaia, não, esse que é um uhum. foleiro, isso é tipo uma espécie de toy, eu não o quero aqui. Percebes certo. isso? Pronto. Ah, mas estás, se, sentes que, que, que é esse preconceito? Sinto, e a única pessoa que, que, não, que, não, que não senti esse preconceito foi o presidente da Junta de Freguesia de Mafamudo, que hoje é deputado pelo PS, uhum. ok? Que atribuiu uma medalha de mérito e que fala comigo e tudo que for preciso eu mando-lhe mensagem, responde-me e tudo. Porque de resto, da, da parte da Câmara de Gaia, sempre tive muitas complicações muitas complicações porque sinceramente eu sinto isso sinto que eles olham para mim oh, ele é de Gaia, mas tipo, ele é foleiro percebes? Uhum. É, um, é um gajo fuleiro mas tu sentes isso, mas, imagina si. desculpa, Lisboa no... já tiveste concertos no Jardim do Morro? não não, tu não, desculpa, já existiram concertos ah, no Jardim sim, do Morro sim. com artistas de Gaia que f... é, fazem um género, que é considerados parolos há 15 anos atrás sim, e eu também vou chegar lá Exatamente. eu também vou chegar lá mas tu que, que, que mas eles consideram. Mas é interessante que ouvidos externos já te distanciem tanto. Sim. Percebes que eu quero e, dizer. Mas eu Significa também vou. Já um... E eu vou chegar lá. Mas sabes o que é? É a base de pulso. Percebes o que ah, eu te estou a dizer? É, é um a base. Que faz pela vida. É a base de pulso. Certo. É a base de eu crescer e conhecer pessoas e outras pessoas e chateá-los para movimentarem para eu poder tocar. Por exemplo. Tens... E não devia ser assim. Não, não. Correto? As portas Pronto. Mas tu tens. Claro, certo. É isso que eu estou a falar. Mas tu tens um álbum agora. Com a Gisela João, com o Rui Reininho, estás a ver? Dois músicos, ou duas, é duas, dois músicos que assim, é pá, em Portugal, não num... Posso só contar uma história? Pode dizer, oh, oh, ó tu, tu, tu não me perguntas, tu não dizes podes, tu contas, não, só, estás Não, eu não quero nunca, não quero nunca... Deixa-me só fazer-te esta pergunta, claro. tu tens dois, que é que dois músicos que, assim, um que é o Rui Raininho, que tem uma longevidade enorme, estás a ver? Obviamente já não é, se calhar não tem o... Também demorou... Sim, mas, que tem estar uma, no mas que tem uma longevidade que é o Rui Reininho certo. O, E ainda há pouco tempo estava no da Voice ou lá o que é que era, estás a ver? Uh, Fator X. Fato, sim, mas estava na televisão, ou seja, sim, continua sim, sim. A, a ter uma, uma importância na, na, na, na, no mundo na musical, cultura na cultura portuguesa. muito alto. Dizer, a, Giselle, a Giselle João, que ainda há uns tempos atrás, era tipo, houve um. Além de ser uma excelente música que há uns imensas pessoas a ouvir, e nós temos atrás naquele programa do Shane, sabes, era, era quem mandava. Lembras-te disso? Que era aquela parede como o pessoal claro. conhecido? sim, sim, sim. Essas duas pessoas estão no teu álbum e não achas que o tipo, pessoal olha para ti como sendo tipo, pessoal, tipo responsáveis da Câmara, como sendo fuleiro? Sim. Ou isso é tipo uma insegurança tua? Imagina, porque tu metes também um bocado esse rote a ti próprio. Eu não tenho inseguranças nenhumas, hum. não acho que sim. Achas porque Acho que sim, porque eu não ouço pelos outros, sou eu que contacto essas pessoas para eu fazer as iniciativas na minha cidade e sou eu com as suas respostas, percebes? Hum. portanto não é pelos ouvidos dos outros é por mim eu não digo isto porque um agente meu disse que era difícil alguém falou mal quando se trata de Gaia quem fala sou eu hum. percebes? e depois se for para combinar outros pormenores mais à frente passo para outras pessoas mas sou eu que falo portanto não o Rui Reininho, não, não fico exaltado com a pergunta estava exaltado é, é, é, é só, é só, só estava a marcar a minha posição é só estava é, tá é, a, é a, é a marcar a posição estava a marcar a posição imagina, eu, eu olho para ti, eu olho para aquilo que tu fazes já fizeste e vais fazer mas demora, sabes, na cultura demora até ser -se, reconhecido eu sei, eu sei mas fico-se fico -se a pensar bro, este gajo já está a fazer músicas com este, conheço com aquele, Sim. E, um, Já a não melhor coisa no que eras há 3 a 4 anos atrás. Não, claro que não. Mesmo assim, repara, o meu primeiro álbum a solo foi, saiu há 5 anos atrás, estás a perceber? Foi o último tango? Foi o último tango e uma famosa. Fez agora no dia 12 ou 13 de janeiro, 5 anos. Tipo, embora eu tenha tocado em muitos sítios, ainda não é tempo suficiente para nesses meandros de pessoas que precisam de tempo para considerar um gajo bom ser tempo suficiente, estás a perceber? Uhum. Mas eu acho que na minha Não cidade devia ser suficiente, é só tempo a estás a perceber? Um gajo bom. É porque tem que entender aquela linguagem cultural. E demora tempo, porque é se verdade. Se fosse um violoncelista tocar na orquestra de Moscovo e quisesse apresentar aqui uma peça a solo, pelo que me disseste, abriria um porto. Com certeza, eu, eu digo-te só outra história. O Rerenin, há uns tempos atrás, foi a Gaia, porque a Câmara de Gaia havia eleições e fez uma mega cerimónia de entrega de prémios, antes de mais. Eu quero ficar claro que eu não tenho nenhum tipo de tipo Ah, eu estou a dizer isto porque ele tem inveja e ele gostava de estar lá. Não, senhora. De maneira nenhuma. Eu só estou a dizer o que o Ririninho me contou porque achei muito engraçado e ainda bem que ele e outros que tais ganharam uma série de prémios. E o Rui foi... <risos> o presidente da cabra que estava a concorrer, o Eduardo Vitor, chamou lá uma série de pessoas para lhe dar uns prémios chamou o Rui para receber uma distinção qualquer da Câmara de Gaia. E o Rio Reino estava lá e falou comigo e disse-me assim Olha... Isto foi há pouco tempo então? Foi, foi há pouco tempo. Eu estou aqui a receber um prémio eu não sei porquê. Mas eu, só se foi porque eu agora estou-me aqui a pensar. Eu aprendi a nadar na piscina da granja. <risos> <risos> Será que é por isso que me aches, a dar a medalha da que a Câmara? É, não achas que é tipo o parecer bem? Claro que é, claro que é. Ao lado, <risos> claro que é. Estás claro um beat, bro. De um gato fedorento, <risos> Vai, dar pensar só se for. Ao lado estava um senhor que tem 105 anos, que é o senhor mais velho de Gaia, recebeu uma -me medalha. Pronto. Ok. distribuiu okay. assim. Mas eu acho que se o mais velho de Gaia e estás aprendendo a andar nas piscinas de Gai, já são são coisas diferentes. <risos> sim, sim. Sim. Uh, sim, sim. Esse senhor é o senhor Maia, toca violino com 105 anos em Serzedo. Bom, oh, e pia. esse eu acho que está é, muito bem. Agora o Reninho ligou-me a dizer: pá, pá, pronto, é isto. É engraçado, percebes? É isso. Bom, de qualquer forma, é isso. Estás a perceber isso. Foram os prémios de, de, e de a Gaia. chave de Gaia. Eu não sei se existe. Mas houve, houve alguém que mencionou, também acho que foi no Porto Canal, alguém mencionou uma chave de Gaia, e, tu, e tu anuíste, e eu fiquei, chave de Gaia? Não, num... Alguém me disse algum dia que... É uma peta. Que, tens, pois, mas, mas, mas, eu não, mas eu não sei. <risos> ok, mas, ok. Mas, não é que é, States, bro. é eu isso tenho, que eu tenho a dizer, como alguém Eu, eu tenho a medalha perfil. de mérito cultural da junta de freguesia de Mafamude. Isso não muito tens de orgulho? Tens. Não. Tenho muito orgulho. A, isso é ótimo, esse reconhecimento institucional, é mas tens a medalha do povo. A medalha do público. As pessoas em Gaia gostam de ti. É verdade, é, é verdade. Conheço, conheço muita gente sim, muito sim. diferente em Gaia. É o mais valioso, gosto... é isso. E tu, tens que... e tu tens um público, opá, também lá está. eu não tu melhor, Muito melhor que eu saberás, mas tens um público muito, muito quente. Contigo. Hum. E com, a, e com a, a tua interagem toda, estás a ver? Tenho, tenho e... E é uma sorte muito grande isso, sabes? Mas que isso é, uh, é de se fazer. Pois, talvez, talvez seja, não é? Se calhar é mais fácil... Há uma coisa que eu me lembro que foste tu que me disseste uma vez aqui, sabes? Eu lembro de coisas que vocês me dizem aqui também. E todas as pessoas, eu guardo um. Só aqui. <risos> Lá <risos> fora aqui já não. não <risos> <precisa> <risos> já. Aqui e noutros lados eu lembro. -me. Tu dizias assim: um artista para sobreviver só precisa de mil fãs. lembra te um artista, Acho eu li que vocês, fostes, que eu li um artigo, eu, pronto, para vocês, desculpa, não, desculpa é. se confundi os oh, dois. Não, não vocês são uma equipa. Não, só, tá. Exatamente, exatamente que ele dizou assim Jorge. O Gabriel, Sónia. Foi que... ah, ah, vou... o Jorge ou Sónia. A Sónia. Sónia. Não, não. Dá igual. <risos> mesmo Shay. Uh, um, sim, mas, mas eu, eu mantenho-me mantenho, mantenho nisso. Percebes? Certo? Percebes? Eu assim, uh, sim, talvez seja difícil. Eu, eu prefiro isso do que ter de facto muita gente, uhum. porque muita gente vai e vem. Percebes? Vai uhum. e vem. Certo. E Mas pouco. Quando tu cresces muito, tens pelo menos um, um, uns milhares de cor, ou o que for. Tens, tens um cor de pessoas que ficam sempre e as que vão e vêm, consoante. E às vezes, passado anos voltam a gostar. Mas faz, faz parte, bro. Mas é tudo bem. Tu notas se isso, por exemplo, ao vivo? Uma cena que eu notei, na, por exemplo, na, na, na apresentação do Sangue e Mármore, é o que o cântico Gondo do Mar ainda se mantém. Sempre. Isso, isso não vem a mim, vem, vem de cor, Ana. Eu sei que sim. E a questão é mesmo essa, passar tantos anos tantos mas são muitos anos Principalmente para estas são. gerações As pessoas espontaneamente continuam A gritar Gondomar, do mar Ou seja, eu identificar te como um artista De culto sim. Pelo menos à, à dimensão portuguesa Sim A Corona tem tantos anos como, como eu mas, sim, talvez, sim, Mais sim. ou menos à mesma altura eu fazia um álbum De um outro ou outro Um artista de culto que é Porque eu acho que já está né, já já tá num nível a nível de na maior parte das muita gente, não é a maior parte, mas muita gente das pessoas sabe quem é que ele é, eleito, quando é isso cons, acontecer consome. Quando isso acontecer, a Câmara de Ganha abre as portas é isso que eu estou a dizer para passar se calhar, ah, para... ou, se calhar ou se calhar os artistas acabaram de ver com ele embirraram ele e acabou usa... também é pode frio. acontecer se calhar eu estou a falar e já abriu <risos> <risos> só aproveitei a deixa que estou aqui à vontade com vocês para vou dizer esta merda eu vou ser esta merda que foi uma coisa que eu sempre curti na merda que tu fazes que é tu tens tipo personas à tua volta estás a ver? tens o Marquito que o Marquito é uma persona mas tipo é o Marquito não é mesmo? Não é, ou seja, Não. depois tens o Bandeiras, estás a ver? O Bandeiras é, é uma, uma persona. persona. O Marquito é ele próprio. Sim, é isso. <risos> mas tens o Alcumim de Robo, que é uma persona. Depois tens o Mohamed, estás a ver? <risos> Também é uma persona. É uma persona. Uh, que é o... Que é o, o O, o, o, o, o teclista. Tec Mano, eu vou usar eu esta merda aqui. Quando ouvi isto aqui, pá, sem ofensa obviamente, porque eu, eu não conhecia, mas quando ouvi que tu fizeste uma música com o Marlon Brandão, eu pensava que era outra persona que tu criaste, estás a ver? Também eu. De um gajo que agora vai aparecer contigo com <risos> um o Marlon Brandão Também por causa eu. do... E eu pensei, olha, outra persona, <risos> quem é que seraias? Depois é que fui ver e de facto pronto já, já é um gajo que, tá, que já pronto, é um músico, né Mas que eu não conhecia, então por causa do nome... São as azeitonas. Mas foi ele que se as criou, as 8 o 8 ele próprio. Um... Uh, é, opa, é uma coisa engraçada que eu vejo até hoje E tenho orgulho nisso Que é, eu convido pessoas para trabalhar comigo E eles uh, Tipo, sentem um espaço Eu não, não lhes digo nada Mas sentem um espaço para criar uma persona Para eles próprios, estás a perceber? Uhum. Pronto, aconteceu assim com o Marlon Brandão Aconteceu com o Rui Reininho Que disse-me, vou fazer uma música E agora vamos gravar o um videoclipe E eu, vou usar este fato Treino aqui, não sei quê, é. <risos> tipo, eu faço o reininho de fato de treino e caralho, assim como a Gisela ele João. É ela disse que ia usar aquele fato de treino específico? Eu não lhe disse nada, foi ele que escolheu aquela roupa. Assim como a Gisela João, no concerto do Coliseu, que foi o primeiro que eu fiz com ela em Lisboa, agora no Superbook em Stock, fez uma série de stories no Instagram dela a dizer: agora eu não sou a Gisela João, eu sou a Sandra Isabel entre os rios, estás a ver? Tipo, e um, pá, não sei eu. Sinto isso quando eu convido as pessoas para entrarem tipo, para estes universos que eu crio, elas sentem-se à vontade, estás a ver? Tipo, eu estou a entrar num mundo que posso fazer o que me apetecia e eu agradeço. É isso, não é? acho que é a palavra, acho que é. Tu disseste bem os universos que eu crio, estás a ver? de género, tu tens a tua ideia e o pessoal que também vai trabalhar contigo tem que saber tipo, navegar para a tua ideia, não é? Se tu, não, tu, não, não tu, tu chegares lá e dizer, ah, vais fazer isto, isto, isto, isto, isto Não, mas eu, não, eu nunca fiz isto estás a perceber, E tu só estás dentro do de pessoal que é criativo na é mesma Que vai, não é, mas assim, por exemplo Tu escreveste as letras todas, não foi? E tu disseste, ah, por exemplo, à Gisela João Olha, és a Sandra, esta é a música, não é? E ela é que depois, da ideia que tu escreveste Criou aquela persona Sim, escrevi-lhe a letra, o Ruininho também escrevi a letra dele Mas o Marlon dos Azeitonas Foi ele que escreveu a letra E que me perguntou ah, se Esse processo letra. colaborativo faz parte e deixa-me agora dizer-te que estamos em On, que é por isso que eu não tenho dúvidas nenhumas que tu, ao trazeres inevitavelmente isso para uma produção cinematográfica em que há mais riscos, a coisa vai correr bem. O meu sonho um dia era ser o Larry David. Quem o Larry é? David? Esse nome é mais estranho, mas não sei quem é. Eu faço ideia quem é. É o gajo que escreveu o Seinfeld, okay. tem uma ah, série okay, chamada okay. Curve Your okay. Enthusiastic, que a série é sobre a vida de estás a é ver? Ok. Pronto, já. Yeah que ele pensa e depois alguém faz a série e ele... Mas isso é um diretor para... criativo quase. Isto para, uh, sim, isto para falarmos de extrapolação deste álbum, não é? Exatamente. O castro ainda não sabe. E o castro não sabe. Mas quando saiu este... Posso só dizer só, só uma, claro, uma parte claro. que é? Claro. Eu, eu percebo a cena, de, imagina, se tu tivesses tipo 100 mil euros imagina, para fazeres uma... Mas não dava de 100 mil euros? E dizia, olha, David, faz o que quiseres com isso cria o que tu quiseres eu acho que ia ficar fixe acho, acho isso mas eu acho que tu e acho toda a gente que é, que é criativo e que é pobre que não tem tipo muito dinheiro para fazer as merdas depois apanha pequenas coisas para fazer para, para ficar fixe e tu tens no teu tipo balas e bolinhos. Sim, entre outras coisas, mas tu tens. Tu tens sim, mas o Balas e Blins é um exemplo sim, perfeito disso. O primeiro é. Exatamente. Mas o um mínimo orçamento possível fazer Mas tu tens é. uma coisa que eu, pá, eu. Se calhar, se tu tivesses uma mega produção, não fazia. Ou uma boa produção, não fazia, ou seja, dinheiro para investir, não fazias. Que eu achei, tipo, mano, chorei a rir quando vi. Que era tipo as fotos que tu metias, estás a ver? De repente me dizes, nada a ver. Estás a ver? Tipo, estavas a dar uma cena e depois punhas tipo pôr de sol ou um putão de um galho do mar, nada a ver. foi eu que. Sim, mas, mas porquê? Tinhas que encher aquilo. E tu pensaste em como é que vais encher aquilo. Era yeah, é tipo a reportagem, uh, uh, provas do crime, estás a ver? tipo tô... Sim, mas que nada a ver, estás yeah, a ver? Tipo... E se calhar se tivesse uma. Melhor amiga... que na Guiné, aquela é uma voz similar para ele, <risos> a minha cara. Essas cenas que o papai, eu chorei a rir nisso, se calhar lá está. Um, yeah. Mano, é, é aquela coisa, tu, nada, ter, ter pouco dinheiro para criares algo não quer dizer necessariamente não, que se okay. tivesses que disse, muito dinheiro. tivesse pouco dinheiro, que era o da vida meter sem paus. Não, não é isso que eu estou a dizer, só estou não a dizer está que os trabalhos são diferentes. O bro. budget desse vídeo foi 90 euros. Desse, desse aí, já para o videoclipe da Gisele João foi diferente, percebes? E é assim, eu gostei do resultado final. Agora acho que é uma coisa também, não, isto não é muito bonito de dizer, mas eu em Portugal, se tu quiseres crescer e ganhar dinheiro, tens que investir dinheiro e mostrar, estás a ver? E mostrar que gastaste dinheiro, exatamente. Que, Tenho, tens, tens, tens, tens que estás, tens que tens grande. E tem que ter uma mansão com, com coisas. de mármore. Percebes? Porque se vizes um artista sei. muito bom, mas que é muito low fi uhum. ninguém te vai pagar o mesmo sei. do sei. que o Pissarra, que gastou 20 reais do videoclip, e se calhar até nem gosta tanto da música. Ah, oh, não, mas este gajo é grande, este aqui merece. Não. E se estivermos a ferrar em ganhar dinheiro, que, que, que não é o meu objetivo, mas tu tens que ganhar dinheiro para viver e tens que crescer e quando a tua equipa cresce, precisas então, de, de ganhar mais dinheiro para pagar as pessoas que estão contigo infelizmente, em Portugal, o low fi não é suficiente para tu cresceres Sem dúvida é. Nos Estados Unidos é Sim, Mas também tens muito mais consumidores, não é? No Reino Unido é No Brasil é Forró <risos> E essas Exato. coisas do Lá está, são, é. são dimensões completamente distintas Uh, mas então, ah, queres dar a boa nova? Quero dar a boa nova eu venho aqui só para dar notícias. <risos> claro que sim. É, fazer leitura. Como é que o o está o copo com azeite? Posso. Tem. Está cheio de azeite. Tem, <risos> tá tem azeite bonito. à volta, né? E tem até três, três espinhinhas no meio. Então, está te bem, a senhora não está aí. Ok. Graças <risos> a Deus, pá. Se tivesse, não havia problema nenhum. Oh, estava chill. Ela não tinha ia fazer mal. Nunca fez, até agora. Não. Pois. Um, Apesar que eu acordei com estas marcas aqui hoje. Aqui não, não, não, não é, não é não, é um espalho, meu. isto aqui é, é unhas meu, é que é alguém me arranhou Não, o mal é só se forem três. Três é um mal. Três riscos. É tipo entidade demoníaca. Porque ao é contrário. Assim como o mal, tipo, não é ver pessoas... é ver tipo... vultos. Vultos no teto, cenas negras, isso é mau. Cheiros putref Bom, não vamos voltar a ter conversa. Não vamos voltar a essa, conversa, <risos> está no peito, se quiserem ver. se quiserem ver... Vou-vos dar duas notícias, então, já que estamos a falar deste assunto. Pronto. De facto, quando eu lancei este álbum, que eu não tinha dinheiro, e fiz esse vídeo, que eu também adorei, sabe que eu também adoro, e eu adoro ver esse tipo de conteúdo, que é... É o conteúdo feito com os meios que tu tens, mas que tem alguma coisa por trás. É percebes? Vai Pronto. Exatamente, eu fiz isso. Mas, obviamente, que aquilo era tipo um script para alguma coisa. Surgiram muitos convites. Para uma peça de teatro, para uma minissérie. Tudo precisa de financiamento. Como estavas a dizer, essas coisas já não são coisas que tu fazes com uma mini-DVS em casa, no meio do mato com os teus amigos. E a minissérie realmente concretizou-se. no projeto que vai acontecer agora e que vai ser gravado alguns... Já devia ter começado, mas como isto é Portugal atrasa-se sempre. Mas durante este ano vai ser gravada uma minissérie com alguns episódios do Sangue e Mármore, no qual... O principal desafio que eu tenho é esse papel de produtor de Larry David, quem viu a série, que é, eu escrevi o script, eu escolho o tom do script que vai servir para a série, não é? Imagina. Eu posso dizer até uma coisa engraçada. Eles escreveram tipo o um episódio piloto para concorrer ao fundo. E eu estava a dizer assim, olha, eu, a minha expectativa para esta série é o seguinte. Vocês já viram o Analyze This? que é o Robert De Niro, que é hum. um mafioso que vai ao psicólogo Acho Bom, que não. o Robert De Niro é um chefe da máfia que tem que ir ao psicólogo e depois está uh, na prisão, passa a ver ao psicólogo, tem que arranjar um emprego e tal Qual é o emprego que ele arranja? Contratam-no para uma série sobre a máfia italiana, como ele é mafioso hum. para analisar o script, então imagina, okay. o gajo vai chegar, vai dar dois tiros e vai dizer assim, foda todo E Só. é tipo a assim, cena do, do Bella Vita? Hum, dos Sopranos não, Bela Vita. Não, não, não sei. Não sei. O Parece. filme chama-se Analyze This ah, and tá. That, há um okay. e dois E ele chega e diz assim... Oh, bro, ninguém diz isso. <risos> estás ver Na máfia não falam assim. E ele diz... Eu quero Serialista. esse papel, que é... Eu quero ver as falas e dizer assim... Meu, não é... Ninguém a é vinte e a dizer isso. Estás a perceber? <risos> é esse o papel que eu procuro. Mas só um grande etnógrafo é capaz de saber isso. Porque a maior parte das pessoas... Ah, tá bom. E essa é a minha preocupação. É analisar os guiões e depois participar também no, no, no casting, que estás a ver. A minha primeira sugestão até foi irmos ao, ao, ao um, Teatro da Vintes buscar só atores locais. Estás a ver? Da Vintes. E é uma sugestão que está no ar ainda. Mas pronto. Não vais fazer tipo. Como é que se faz? Tipo, provas para o pessoal ir? castings, casting, casting, é. Isso. Sim, é isso que eu pois? Não, mas imagina. Mas eu queria abertos. fazer o casting oh. Imagina, tem aqui a persona do, do Henrique. Que não são abertos porque assim, eu gostava que o Sequeira fosse o Rirrinho mas tu vais ter que ter personagens secundários Sim, sim vou ter que ter personagens secundárias mas pouco interessa para o principal eu gostava que fosse o Rui Reininho, o Sequeira que já fez okay. muitas coisas dessas gostava que realmente a Gisela João fosse a Sandra a Isabel porque ela percebe bem quem é a Sandra e a Isabel e foi uma coisa que eu Já de várias com... vezes a... já <risos> assumiu várias vezes <risos> e ela é de Barcelos ela, ela veio, veio também do nada nunca foi uma pessoa privilegiada no mundo da música, já tocou em todas as casas de putas, se possas imaginar no Porto Fado, estás a perceber, conhece tudo o que estamos a falar. E depois para o Inspector Guedes para esses personagens, temos que... Para mim o Inspector Guedes era o João Lagarto estás a ver quem é o ator? Não. Não. João Lagarde... é. Quem... É um gajo acabado, é o maior acabado. <risos> <que eu> <risos> Não, ele mostra, aí João Lagarde? Ele morre tem, tem que ter ali. Ele João, peixe, Garde, ele ele é ele. João Lagarde. Bom, enfim. Uh, eu, eu terei participação nisso e pronto, durante os próximos tempos, a minha preocupação vai ser realmente participar nisso e fazer com ver, que isso tá seja fidedigno e represente a ideia que eu tenho das pessoas claro. que foram todas inspiradas em pessoas que eu conheci durante a minha vida. Ok, Sim. mas se tu, se tu algum dia fizeres tipo um, ca casting, estás a ver abertos? Eu, queria, eu quero saber eu, eu se houver uma personagem de Gondomar, podes perfeitamente ser. Eu, eu tô, quero envergar no mundo da. A representação. Então, a representação. João Lagarto. <risos> tu já vais não ver não. Tu vais João Lagarto. Ah, já sei Lagarto, quem que é, claro. Que já sei Estás a ver é? É? É. É. aquele homem acabado, se respuando, está é sempre é a fumar é a mulher. Mulher. É. Imagina, é. O, é. e a beber. imagina. E tu é. sacaste tipo um mima? e buscar o Sérgio Calado. Que é o Sérgio Calado? É o Sérgio Calado, o gajo do Inspector Max. É o sidekick do. do... Ah! Tipo, e chegaste tipo. Não, meu, esse gajo não podia ser do Oliveira do Douro nem da Vinches. Pois não. Ah, não. tem que ser mesmo Tás a, ver? A, a típica persão. Yeah, mas esse João lugar podia, na boa, estás a ver? É um gajo está ali na bomba da perio, vai lá comprar logo tipo três maços de ventilas. Na volume? O volume, <risos> de ventilo, tá a fumar, tipo, cheira bué de tabaco e é paído, e lá vai. só muda de calças uma vez por semana, estás a ver os filmes. Ah, que estão bom para o João Lagarde ver isso. Yeah, fosse, que madeira, que madeira. É um elogio é de... isso. É um elogio. Claro, é a capacidade <risos> de representação dele, não Mas mas querida. Mas, é. mas, mas, mas é, acho, que, acho que fazes bem. Acho que, yeah. tipo, tem... E ele tem muitas personagens dessas. Eu, eu vejo bué telenovelas portuguesas no RTP Memória, desculpa, arquivo a que ando a ver ultimamente é Os Lobos não sei se vocês se lembram dessa novela opa, era uma novela que eu adorava e vou dizer uma coisa que é muito cómica Tu não vês Netflix? Vês RTP? Eu vejo RTP Arquivo, vejo RTP Memória e Arquivo é o que eu vejo mais e Os Lobos havia uma cena que era uma vez a minha mãe chateou-se comigo quando eu era puto quando essa novela deu eu tinha alguns 13, 14 anos e o comendador Lobo, tipo era de uma espécie de Dom Corleone português, estás a perceber? que é um gajo que fez fortuna e ele morava tipo numa daquelas casas tipo em Sintra, com cama e o cara... E então ele tinha um... A co... casa tinha uma cama. Uma cama. <risos> <risos> uma cama com uma mesinha de cabeceira e aquela cena embaixo que é tipo uma arca. Estás a ver no um fundo bar... da cama ah, para ah, guardar sim, as sim. coisas. Era um quarto enorme. Mas, assim, uma casa ele... com uma cama. A é eu que é percebo. Que é. Vamos fazer de conta. <risos> Desculpa, David. Conseguiu? Eu percebi, eu percebi. Uh, e ele acordava à meia da noite tipo sobressaltado, estás a ver? e tinha sempre uma jarrinha de água um Sim. copinho e uma cena a tapar para não entrarem moscas. E ele oh, serviu um o copo de água e bebia água, tipo. Oh. E, eu, e eu era puto hum. e meti uma jarra d'água e um copo na minha mesinha de cabeceira. E, de a e a minha mãe não, entrou não. e disse assim: que é isto? <risos> oh, mãe, é como aos lobos. Nem tornas aí água e o água. E tirou-me aquilo. <risos> e aquilo ficou-me na mente. Quando eu vi que a terra-novela estava na RTP que fui ver outra vez. E hoje eu, eu tenho uma jarra e um copo <risos> de água na cama por causa da terra-novela aos lobos. Sim, do Filipe era o ator. Sim. Ah, é um ator muito Senhor, Sério? estás a ver? Muito bem parecido. Exatamente. Quem me dera, assim sei como ele, quando tiver a idade dele. De era ele, o comendador Lourenço Lobo. Ok. <risos> Olha, é uma sugestão então, cultural ver os Lobos na. É? é maravilhoso. RTP-arquivo? A... RTP-arquivo, e, hum. e quando sair. Sai de aqui. Na espero RTP Play. Espero manter, porque digo te digo, na RTP Play quando sair, porque nessa altura, tipo, as novelas portuguesas, a representação hum. era muito boa mesmo, estás a perceber? Hum. Os atores prende... eu, eu vejo aquelas novelas e Tu vês as atuais para fazer é a comparação? Não, as atuais são mesmo muito fracas, estás a perceber? Hum. São muito fracas, os atores são muito fracos. Os pilotos são os mesmos? N eu não digo, é meio culpa dos atores, para mim, meio culpa dos guionistas. Okay. Porque as falas são mesmo muito fracas, estás a perceber? Muito, muito pois, fracas. É muito constrangedor, sim. É muito constrangedor e antigamente as falas eram muito simples e muito portuguesas, estás a ver? Não uhum. coisas que tu ouvias os teus pais, a dizer os teus avós, então isso prendia-te mais. Mas os novelas, hoje em dia, que vão sacar isso? Pelo menos eu, quando eu, estava, quando eu com os meus pais, eu lembro perfeitamente de ver a minha mãe a ver uma novela que era com a, Catrina, a Catrina, Carolina Lourenço e com o Rui Unas. Uh, que era uma coisa muito portuguesa, Pronto, mas ruínos, que eu via aquilo e não. A péssima é. é ator. <risos> mas o que eu é, estou é. a é eles tentam sacar. Tentam sacar aquela. Lá está. O que é que é ser português? Estás mas aquela que é eu fraco. via aquilo, ficava ah, Mas, mas é de forma é é exagerada e é muito fraca. Olha como esta novela cá, agora do Festa é Festa, tem aquele gajo que é o Ken Roscas, que era o que Roscas e estacionava. Estás a ver? Tipo, eu, se me propusessem aquilo, antes preferia ser pobre de fazer aquilo. Claramente ficaram ao pé dentro. Bro, chegaram a perder. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz aquele vídeo da Samsung e ele usa o mesmo fato que eu na novela que okay. foi alugado no mesmo sítio. Depois? Não sei, porque okay. a, a novela não sabes mas quando é gravada, é Mas é, certo, claramente certo. chegaram ao pé e disseram assim Olha, tens que fazer tipo o papel Tipo de um presidente da junta do norte Estás a ver engraçado, Brugioso ah. E ele faz esse papel, estás a ver Mas ah. de uma forma tipo depreciativa para o que é ser um presidente do norte estás a ver? Tu não achas que isso acontece? Uh, já falamos aqui Sim. sobre isso Que é uma coisa que acho que acontece bro. Acho quando o Norte, o norte quando eu digo Norte, eu vou falar do Norte que eu conheço, que é o Norte-Centro, não estás a ver, não é o Norte-Norte Ainda mais a Norte Sim, mais Sim. a Norte, mas é o Norte aqui Porto, no mar, esta, esta zona aqui É o Douro Litoral Sim, ok uh, Que quando existem caricaturas desta zona, eu nunca, eu nunca conheci assim São péssimas, meu eu, era, assim, tipo, eu nunca conheci assim, meu, eu nunca conheci o canudo, canudo. <risos> quem é que diz canudo? Já ouvi alguém dizer canudo? <risos> <risos> não. <Ele faz> canudo <risos> meu, é a cena da faculdade Meu, é horrível, é péssimo Péssimo, péssimo, E tu, e tu, e tu não gostas que o João Paulo, não me recordo o último nome João Paulo Rodrigues João Paulo Rodrigues uh, Não achas que ele deva caricaturar assim, ele é, de, ele é daqui É de Gaia Exato, é de Gaia? Eu acho que é ele de... até é ali é de dos, Gaia, olhos, é, dos é dos rios bro. mas mora em Gaia Percebes? Pronto. Acho que é alguma coisa assim e tu mas de Moringa, Moringa, Eu mora em Gaia Eu já ouvi ele levar o carro não sei quantas vezes ali em Mafamudo porque... Era o meu Aquele clássico? Ele estava a lavar. A sério? a sério? Era teu, aquele carro antigo? <risos> Antes ele não era, não é? o pé do Mekra e uma famosa. Ai, era teu esse ele, carro. Ele era é de Gaia, ele é era de, é de Gaia. Eu sei Ai, que ele, ele, eu sei que sé, ele de Gaia. A sério? Esse carro era não? teu? Eu sei que ele é de Gaia. Hum, mas não sei, não, sei não, se nasceu não. em Gaia. Mas, mas, ou seja, é daqui desta zona, não é? E Pronto, então, é então péssimo. Então não concordas que um teu conterrâneo faça esse tipo de caricatura? Tu não o farias? Eu não concordo. Não é concordar. Eu prefiro ser pobre, não, não é recordado. Um Eu <risos> não o faria, percebes? Eu não Exato. o faria. E por exemplo. Mas achas, mas acha, Deixa-me colocar-te só aqui isto. É, é, isto é uma caricatura que é repetida e construída e reconstruída a vezes em conta em contextos diferentes. Tens claro. aquele personagem do Herman que, que era que hoje em dia pode ser considerado quase ofensivo, mas não era uma caricatura. Acho que é mesmo. E, e a sucessão desta e a sucessão destas personagens que são detrimentais. A uma parte do país, Pá, imagina. Não, não que uma pessoa que vive em Mindelo, uma mulher de 30 anos que vive em Mindelo, tem alguma coisa a ver com isto. Não, não precisa se sentir ofender por aquele personagem. Mas aquilo que tu estás a dizer é uma relação mais profunda com a zona. Achas, achas que existe ainda esse tribalismo? Eu vou -te dizer uma coisa, por exemplo. O personagem dos Esteves do Herman, Pronto, até acho que ele tinha uma certa preocupação e tipo até em termos de pronúncia até mais ou menos que quem fosse do Porto houve aquilo percebes? Uhum. e diz assim yeah, tipo podia-se até se preocupou a, a, a pronúncia até é mais ou menos parecida eu até concordo com isso agora mas foi ele que veio fazer de fora e eu dou-lhe esse valor por ele tentar imitar bem a pronúncia agora quem é de cá ir para Lisboa ou tipo a Luciana Abreu estás a ver? mas hum. imagina mas o problema Forçar para a mim pronúncia. Nessa, nessa estás a ver a Luciana Abreu os papéis é... que ela faz? Não. A pronúncia é mesmo A, hum, mesma, tipo, as, os a pronúncia é que a, a pronúncia toda a gente vai exagerar só porque é, só porque é a televisão, mas erram é, é, muitas mas vezes. É, mas é mesmo muitas as vezes. As é, pessoas é, são é caracterizadas é. como brolhas, é, é isso 90%. Mas eu digo-te: quem é de fora fazer isso, pronto, já está-se bem. Agora, quem, quem é, é daqui é dar-se é. a esse papel é o que me mais. Que é o que eu estou a dizer: é o caso dele, é o caso da Luciana Abreu. A Luciana Abreu, quando faz aquelas personagens tipo de supeira do Porto, mesmo horrível. Como fazia tipo no último a sair? Ah, sim. sim. Aí até tem uma certa. Mas okay. isso tinha graça para caralho. caralho aí bro. até tem uma certa Mas desculpa, não era ela que, é que fazia desculpa, de supeira mano. Mas era aí, aquela aí, bacana, aí, não era ela que fazia que... É de Gaia, a Débora. É, a Débora, essa é que fazia de supeira Mas aí o contexto está certo. Retiro isso, retiro isso. Aí o contexto está certo. Agora, noutros sítios, tipo em novela. Ou, ou das novelas que entrou a Luciana Abreu, aí é, é que me chateia muito. Chateiam porque as pessoas tipo, estão a contribuir para passar uma imagem péssima. E eu vou te dizer uma coisa: os brolhos de Lisboa são mais brolhos que os brolhos do, que os brolhos do, do Porto. Porto. Mas, <risos> são representados. Mas, a questão é essa. É, o taxista Zé é, Manel, um bocadinho, não, é pouquíssima coisa. Nunca são, pronto, é mas são representados são. com uma frequência. Eu acho que, as pessoas, acho que as, as, as pessoas confundem simples com simplório. É, estás é a ver uma pessoa certo? simples? Barra. Certo. Não, mas é verdade, uma pessoa simples. É, é verdade, uma verdade, verdade uma é verdade, que... é verdade, o homem está a dizer, eu acho que, e só para voltar atrás, eu acho que há, dif... há uma diferença grande entre tu nos anos 80, ou finais anos 80 anos 90, fazeres uma profissão como esteves, uhum. do que tu em 2020 ainda estás a recriar isso. É que sabe mesmo isso. É, Porra, mano, já passou 30 anos. Mas, mas eu quando vejo é... humoristas tipo, sem ser do Norte, não, a tentar imitar o Até é, mor... O que me irrita até às vezes mais é o humoristas do Norte, Tipo imitar o taco do sopaque Norte sopaque erradamente, é. bro. Pois. Eu vou-te dizer, por exemplo, o Eduardo Madeira, eu respeito o trabalho dele a fazer esse tipo de coisas, até lhe acho bastante piada. Ou aquele gordinho. Sim. Sim. O Eduardo Madeira, eu até eu respeito bastante o trabalho dele a fazer isso e não levo minimamente a mal. Nem acho que seja, tipo, a tentar deitar abaixo nenhum tipo de cultura nem nenhuma parte do país em geral. Gosto é. muito do trabalho dele. É. Há um gajo de Gaia o que mesmo. é humorista que eu acho que te esquece, mano. Eu fico até que imita o sotaque de um grunho de Gaia que eu fico a pensar é. mano, eu não sei quem é que falar assim É o Francisco Manezes, é, é o Licínio É o Licínio Tá bem <risos> Mas imagina, eu, eu não acho, eu não... Mas a questão é, eu não, eu não me a esse <risos> Parece tem é, eu sou, eu não Parece-se bolotas nos queixos A primeira cena é o queixo assim, quando queres imitar um, um grunho é. de Gaia assim Tio estou Esse uma aula, numa pessoa quando estás assim. Exato, e não era de ganho. o. Não, mas imagina, eu acho, eu acho que aqui a discussão é. Mesmo. Eu, eu dei o um exemplo do Herman para, para dizer: Olha, só há, há, um 30, há 30 ou 40 anos já existiam personagens desses e as personagens marcadamente tens nesta construção concreta e alentejanos é? sofrem do o... mesmo também, exatamente. Também exatamente. sofrem do também. mesmo é, estigma, é, exatamente. Mas tu aí não tens a mesma, f... não, não sei se tens, Por exemplo, não tenho ligação, mas percebo. Eu tenho, é. eu tenho alguma familiaridade, não identifico, mas eu percebo que existe um estereótipo genérico com os alentejanos. É? Sim, mas e depois pode... a, a ideia é o gajo do norte, é os gajos do norte. Como dizias bem há pouco, o, o, o, o gajo do Porto é muito diferente do gajo de trás os Montes. É isso o Norte? Para eles é a mesma norte. coisa. Estás em Lisboa? É. É. És do Norte? A minha Conheço... avó também. A minha avó conhece a minha... <risos> um gajo <Maria>. chamado João? <risos> <risos> tem um c a preto? de ah, <risos> <risos> <risos> ah, conhecimentos que eu dizia. Mas onde é que é? Sou de Gaia. A minha avó é de vizinho. Eu quando de Gondomar. Eu sou de Gondomar. Eu dizem me sempre: conheces o Ricardo? O pessoal não tem esse agora Mas olha, vou falar contra nós. Fala. Nós fazemos o mesmo quando Mas nós. se calhar o sudefeita só quer dizer... Olha, estás a ouvir é ali aquele menino que é que, é que estás está dizer? Nós fazemos exatamente Nós, o mesmo quando mesmo. vamos ao Algarve, o pessoal aqui do Porto e arredores faz muito essa figura, que é péssima. <risos> quer chegar lá e tentar imitar a pronúncia do Algarve. Mas são É normal as pessoas tentarem sempre fazer. Eu não acho que isso seja... É péssimo. Já nunca tiveste tu nunca tiveste Por exemplo, nós aqui em Gondomar temos duas merdas, que é... Ouro e monte gordo <risos> Chegou. Não, Jorge, chega a agosto. Eu muito, tava... eu estava mar. <risos> eu estava, eu estava com, com os meus amigos na secundária de Gondomar, lá. não, não, o não e durante ficar, durante os se, se o pessoal lá de, de Valbom, que é 2 km daqui, também vai para Aí, muita não, gente é vai. Uma Pronto, a a, a, a a elite de Gondomar vai é. para muito Gordo. É o nível que nós estamos... Não, não, não, não. Não sei se é elite, não é, mas não é isso, é uma questão de dimensão. O não precisa. Não é uma questão de, tanto de classe, é uma questão da dimensão do, do, do território. Sim, mas eu vou te dizer, eu estava em Gondomar, eu estava em Gondomar, a estudar, e, e depois portanto, chegava a Montegordo e via muita gente na minha escala em é Como o pessoal da Foz também se vê todo. E dizem que o pessoal da Foz Mas não é em Monteguard, é na Quarteira, <risos> ou em Não É Não é, é em não não. Mas isto só para dizer, os algarvios queixam-se queixam queixam de nós, como nós, os Lisboetas, estás a ver? O pessoal do Norte vem para aqui, só arranjam problemas, estão sempre a arranjar complicações nos restaurantes porque o a pagar de férias e pensa que aquilo tem que ser tipo o melhor de sempre e só reclama é da comida, do não sei o quê, é, é das bebidas, é de tal, é do, é do hotel, é, problema, é de não sei o E o pessoal do Algarve olha para nós muitas vezes, como nós olhamos para o pessoal de Lisboa a vir aqui caso, e fato, vermos como os gajos da aldeia que têm que ser. Achas que, que, que existe uma bem. hierarquia quase? Uma hierarquia é invisível. Ah, porque para mim não devia existir. Eu estou de lado onde vou, sou de Gaia e sou humilde com as pessoas e pronto, estás a perceber? E eu acho que por exemplo há muitos povos que são assim. Vou-te já dizer uma coisa. Eu vejo, por exemplo, o pessoal dos países nórdicos que eu conheci até hoje, quando estão de férias nunca têm esta postura de tu, tu e tu vais-me servir porque eu sou o maior. São pessoas com vão aos sítios e pronto, são humildes, estás a perceber? Certo. Percebes o que eu te estou a dizer? Mas pronto, Portugal não é assim. E eu tenho, só tenho. Não, mas um faço este apelo. <risos> pessoal Sim. do Porto, quando forem ao Algarve, sejam humildes. Mas todo o pessoal a é questão um bocadinho. Estamos a mas falar de novo. Mas como ele um está todo. a falar pelas pessoas dele. Yeah, eu só estou a dizer que é para nós não fazermos ao pessoal do Algarve ou do Alentejo ou quando formos de férias O que nos lisboetas certo. nos fazem a nós, nós a perceber. Mas tu achas Fazemos. que ainda existe muito isso do, de, de, de. Por exemplo, eu acho que cada vez existe menos isso de, de uma diferença assim. Grande entre Porto e Lisboa, ah, sim, sim, cada, cada vez menos, mas há sempre, meu tipo. Especialmente enquanto o, o pessoal de Lisboa a chamar o Norte <risos> está tudo <-te ali> errado, <risos> estás a perceber? É tipo, é Viseu, traz os, é, é Minho, traz os montes, beira alta, beira baixa. Aveiro é o norte e é tudo a mesma coisa. Enquanto isso houver, uma coisa está mal. O que, mais, que, que eu acho quer bem. dizer é aquilo que se pode sumarizar em É capaz de não haver em Portugal duas cidades tão parecidas. Como Porto, com Porto, Porto, Porto, Porto, Porto. Exato, é Exatamente, olha, obrigado. E, então, porque, imagina, a porcentagem de pessoas que vai ao teatro, porcentagem de pessoas não, sim, vai, sim, sim. Vai, vai a... que vai a. vai, Porcentagem de pessoas que tem carro próprio, porcentagem de pessoas que tem uma família X, um rendimento Olha, metro. Porcentagem de pessoas que faz uma viagem para fora do país pelo menos uma vez por ano. Essas coisas contam imenso para. São duas cidades que têm aeroporto. Talvez. São, são as duas cidades onde se faz, entre, entre as quais fazem as ligações todas. Quando tu entras num comboio, no, em Campanhã, e sais na Garde do Oriente, tu passaste por milhares de não lugares, coisas que não te interessam. passaste até, este, até algumas estações lá no meio, para não falar de apiadeiros, e sais em Lisboa. E essas coisas ao longo do tempo pois. começam a -se. se nós estamos muito mais unidos Sim. a Lisboa do claro, que estamos claro. a bragança. Ah, olha, comecei a trabalhar nesta empresa, vou uma semana fazer formação para Lisboa. Exato. Ah, como você trabalha este tempo ah, nas nós, a trabalhar esta empresa no Porto. Sim, sim. Além de que nós, além de que muito daquilo que nós conhecemos, eu conheço muito mais gente de Lisboa. Mas eu que conheço que de, isso. de Aveiro. Yeah. O que dizer de fa é isso. de ah, facto, isso eu com acho isso. que sim. Mas o Chico percebe o Porto e Lisboa. De facto, Porto e Lisboa, de facto, não há uma diferença tão grande. Só que só há uma questão é que eu sou de Gaia. <risos> <risos> Estás a perceber? Sim. Percebes? É que há uma diferença entre o Porto e Gaia e quem é dos dois sítios? Sim. Já, ah não, uma diferença entre gay e todos os outros subúrbios do Porto. Sim. Tu, se fosse se tu estivesses eu acho que já te perguntei isto e por acaso acho que não me correu yeah. bem, mas eu vou agora refazer a pergunta. Se tu estivesses na Hungria e te perguntarem onde é que tu és, que cidade tu dizes de onde? Não é preciso responder. É Gaia. Eu digo sempre Gaia. Que é o que acontece com Gaia em particular e não com os restantes subúrbios do Porto. E a maior parte dos subúrbios, a questão é que teorizo eu, Gaia tem um rio, que é relativamente. Tem as caves do vinho do Porto que internacionalmente Tenho. também dizes. Sou da cidade das caves, não é o Porto? Não. Ah, <risos> é, é logo aqui. Não, não. Não, é. Comigo, não, não é o Porto. É em o vinho tem que ganho. Certo. Hum, Agora percebo o que estás a dizer. Do, do Rio. Dizer. Sim, percebo que estás a dizer de as pessoas de Gaia terem muita mais Gaia, Gaia tem Mas, um... mas eu, acho que, eu acho, cada vez, acho que cada vez mais as pessoas estão a. a vi a virar-se mais para a Terra. É isso, o mundo globalizou, não é? Eu acho isso, acho cada vez Sim. mais isso, acho cada e vez... E agora está a desglobalizar, lá, como é -se que se diz? Glu... Vo... Chamam-se de é, glocalizar. Glocalizar. Exatamente. Que... Por exemplo, eu sempre que falo, por exemplo, de Gondomar, estás a ver no Twitter ou assim, ou no Instagram... <risos> eu estou-me a rir porque tu nem imaginas. <risos> <risos> eu posso só dizer, eu estou a aguentar isto, mas diga, eu tenho que dizer. Eu tenho também o meu próximo álbum pronto que é de Corona. Aí depois tinhas duas notícias, uma era Exatamente. a segunda notícia é essa. Eu já fiz o segundo álbum de Corona agora e o próximo álbum de Corona é só sobre bruxaria. <risos> não, porque... não, ninguém tinha. Porque é, que possível, não tinha... Mas... porque é que ninguém tinha reparado? <risos> Conta a primeira hora desta a primeira meia hora desta conversa que está no peito E um dos te... um dos temas fala. Sobre uma coisa que tu me ensinaste, Francisco. Uma pessoa que tu me ensinaste que eu andei completamente viciado. O Vítor Catão. <risos> oh. <risos> Olha, vamos ter atenção ao que a é que vamos falar Exato, aqui. Eu vou-vos dizer. É. Posso-vos dizer vais o Gaia, verso. Eu vou ficar me... aqui. É. <risos> Estás a ver? Tu vais para a Gaia, tu vais para o Porto. Eu vou ficar. <risos> eu vou-vos dizer eu, eu o sei. verso dessa música. Metemute. <risos> <risos> Há uma música que só é, também é sobre bruxaria uh, um, que se chama Eio Marujo, que é um Guna. É um Guna de Saltas. <risos> e o verso é o meu é dois manos de Gondomar e dois manos de Valvão dentro de um 316i a curtição. <risos> o 316i é um BM. É um BM. Ainda é um bem que disseste que eu pensava que era para o Citroën Saxo, saco, caralho. É o BM dos Gunas. A43, freixo nada bom bem aí dou o toco ao meu tropa em Raimundo de Carvalho que é a primeira saída a seguir ao Freixo ah, exato. Hugo Costa que é primo do Rigoleto se vêm cantar de galo vão acabar num espeto <risos> é uns gunas de Gondomar que vêm para aqui e depois mais à frente depois o, o Edgar diz umas merdas e eu chego à conclusão que afinal o pessoal que vem de Gondomar é amigo é Amigo. e diz assim, para aí, para aí mas afinal, estes manos são tranquilos são de Valbão <risos> Desculpa, são de São Cosme ah, Vieram trazer um recado do Vitor Catão Posso corrigir isso? Ah. Posso corrigir? O Vitor Catão não é de São Cosme? Não é de São Cosme, bro <risos> Ui, uh, já me vou matar não, o Vitor Catão é, imagino, é presidente do clube de futebol É São Pedro da Cova Pronto. Se bem que, deixa eu fazer, eu posso, posso, posso verificar isso a 100% e depois digo-te só mesmo para te Mas ele não tem amigos em São Cosme, Vitor Catão? Tem, que ele foi um meu vizinho. Então pronto, está feito. Ah, claro. <risos> não, tá isso. Não é. eu falo, mas atenção, eles podem ser São Cosme e levar um não, recado... Não, mas, mas posso-te confirmar isso a 100%. Isso só acaba assim. Eu falo com ele para mandar o certificado da Igreja. Vem trazer <risos> um recado do Vitor Catão. Claro, só só tá bem recado. estrondeira molho grosso. Façam atenção. <risos> é só isso. Eles vêm avisar que o Vitor Catão disse que vai molho. Porque eu passei o Vitor Catão... Tu viste a cena dele nas Antas? Eu vi todas as cenas <risos> dele de <risos> no carro, e a cena que eu curti mais é ele andar no carro a ouvir a música da tourada no Porsche. Ah, foi, Sim. Quando Sim. Quando andou, foi quando Pá, deu chapada no... Uh... Foi. Não, e não só, e ele tem é, montes de, de vídeos tem de a andar de carro a ouvir a música da tourada, e aos gritos, até ficar sem e dizer filhos da puta, <risos> quero roubar o Porto E a música... <risos> a minha queixa no diabo deu resultado, meu cabrão! Meu corno! Eu se for preso é porque fodi algum filho da puta! Não é por roubar, nem andar a passar droga ao filho da puta! Nem andar a roubar carros! Seu cabrão! Eu se for preso é se te matar, seu filho da puta! Mas eu não mato ninguém, seu filho da puta! Seu boi! Seu gatuno! Tô feliz, gatuno! E agora vim te meter uma bomba no cu, filho da puta! E arrebentás, boi! O mal que querias ao Pinta Costa é o Porto, e o JJ, filha da puta, fudeste todo, cabrão. Meu cabrão do caralho, vai-te foder, filha da puta. Meu gatuno, seu gatuno, eu já estava à espera disto há dois meses, ó gatuno. Ó, oh, e os juízes em Portugal têm que pensar duas vezes, que eu é que sou verdadeiro, caralho. Eu é que sou o verdadeiro do homem de futebol, Mas digo, o Vitor Catão tem a certeza absoluta, se tu fores amigo dele, ele é o melhor amigo do mundo teu. Olha, certo? eu isso não sei, mas ele era amigo do meu pai. faz uma cena por ele e ele não se esquece, é teu amigo de verdade. <risos> agora o problema é se tu fazes alguma coisa assim, querida contra ah, eu ele. Fazes alguma coisa contra ele, nas costas, porque se de frente respeita. Mas sabes quem é que tu ias embora Olha, adorar? olha, uma chapada. Ele não te vai matar, ele vai te respeitar, porque tu soubeste que ele vai te enfrentar. <risos> que eu é que sou verdadeiro, caralho! E voltámos ao podcast, agora o Francisco teve que ir à casa de banho. E também fizemos aqui um... O momento vai estar só no Patreon. <risos> Diz-me uma coisa, tu está a gravar agora? No... É agora está a gravar. Assim. No... Yeah. Tu imaginas, eras gajo, gays... porque és tu... tu vais, né? Tu és um gajo muito storytelling. Toda a tua persona é um... contar uma história. Um álbum. tem que ter essa merda dos álbuns que contar uma história durante um álbum, não é? Não é, é tipo singles folds. Sempre. tu veste tipo a fazer, imagina tu nu nunca pensaste em nenhuma ideia que disseste isto é tão estúpido que não vou fazer porque um... eu lembro-me lembro, -me, eu lembro -me, estávamos aqui no, sim, sim. no terraço aqui no terraço, aqui na, na entrada do estúdio há uns tempos atrás, estava aqui o marquito tu contavas-me a contar uma ideia que tu tinhas de uma história, não vou aqui dizer, né? de uma história diz, diz, diz de uma gaja que era, opa, agora não me lembro, que era, que era de Rio Tinto ou algo o que é que era, que era, que era, que era lembras disso que me contaste? era é um filme, era um filme mas isso não foi para o Almeida? não era a minha ideia até era... eu participei mas é um filme que concorreu ao Ica e perdeu, não foi aprovado senão estava aí fora agora <risos> <risos> a miúda que foi para o mato exato, e deu um tiro exato, com a pistola exato, e fez... Pô, não posso ser muito argumento mas isso foi um... se calhar até vai outra vez agora a concurso para o Ica ok Ok, ok. Mas há ideias, sim, há ideias que eu tenho obviamente que boicoto a mim próprio, não é? Mas por, como é que tu consegues fazer, imagina? Qual é o, o filtro? Outro. Yeah. Qual é o limite? É, tipo assim... <risos> não, mas imagina, <risos> tu oh, faz, tens a ideia, não é? Vais esboças, para conseguir olhar para ela... Uh, e é tu fácil. pensas, isto, num, isto é, é demasiado? Fácil. Uh, uh, tipo, para mim é simples. Se forem trabalhos com os outros é diferente, mas para mim é simples. Tudo que não seja uma cena, que tu possas ouvir, ou ver na tua rua, ou no teu café, ou etc, se morares aqui, se calhar não faço. Percebes? Não. Tu é que és não quero inventar uma narra... música local tu, é isso? Não, não quero inventar uma narrativa forçada. Todas as narrativas das coisas que eu faço são coisas que tu podias dizer assim, oh, e... que é esse é teu objetivo? Oh, eu tinha um vizinho meu que uma vez já disse isto, ou ouviu a dizer isto, ou... Isto é uma história parecida com o que eu ouvi aqui ou ali. O meu limite é esse, é fazer coisas que dentro da minha fantasia, etc., são coisas que poderiam ter acontecido ou podias ter ouvido na tua mas, mas rua, tu, etc. E tu captas isso intuitivamente? Ou seja, tu sabes intuitivamente como é que se processaria a história, mas, mas, mas até me refiro mais a, ao imaginário, tanto visual como até... Uh, uh, uh, linguístico, no geral. Eu ia dizer vocabulário, mas é vocabulário, é gramática, etc. Tu, tu exprimes bem isso. Isso é uma coisa que te é natural. Tu não precisas estar a pensar muito, ou precisas? Não. Quando, quando sai, tipo, associa ou melhor, identificaste com isso, uhum. ou pensares que isto podia ter acontecido na tua rua, no teu café, é uma coisa imediata, percebes? Certo. E aí pronto, é esse o meu filho. Mas, mas como é que tu consegue? A questão é essa. É que eu, ah. eu, se tentar reproduzir uma cena de um oh, café, amigo, não vou ah. ser tão filho digno quanto tu. Porque ah. tenho, tenho 37 anos, e toda a minha vida, passei pois muito é, tempo em... Mas foda. não é só assim, <risos> Tenho 37, não é? Isso Nesta certo. altura este conhecimento podia estar direcionado para ter filhos. Estás, estás bem conservado. Graças a Deus. <risos> mas eu tenho muito ano e muito ano de... Os meus avós tiveram, desde criança, os meus avós tiveram um café. Eu, eu sempre passei entre os mãos não é? Não, mas essa ladinha é bonita, mas há não... aí qualquer coisa diferente. Sim. há eu... gente 37 anos e fez isso a vida toda e não é capaz de captar e reproduzir como tu. Sim, mas repara, eu acho que é um dos motivos pelos quais, tipo, a minha música, as pessoas mostram aos pais e os pais identificam-se, estás a perceber? Porque certo. é uma coisa, tipo, comum, popular, com, com, com as pessoas relacionam-se com aquilo sem ter que fazer um hum. grande esforço de uh, pensar naquilo, noutro contexto, é uma coisa que ouvem todos os dias, percebes? Ao eu, eu, não, eu, não, eu vi um, um. Eu tenho. E é demais, desculpa só antes não Tu é que tu ias interromper, meu querido? Desculpa, desculpa. desculpa. Eu tenho uma é, família. Não mais os mais bens, eu, eu tenho aqui uma falta de educação de patrimônio. Do cota. <risos> eu tenho uma família muito portuguesa mesmo, de imigrantes, de, de imigrantes e emigrantes, os dois, não é? Uhum. Que foram para fora e foram cá para dentro e tiveram negócios de todos os tipos que tu possas imaginar, desses de lidar com pessoas. E toda a minha vida eu cresci a lidar com a Portugalidade e desde pequenino por algum motivo achei piada a isso hum. e fui absorvendo o conceito pronto, acho que é só essa explicação, não é nada ok, que eu estava eu, eu percebo mas um, eu acho que é, há uma diferença grande porque eu, eu, há um comediante, eu já, eu nem, já nem me lembro quem é que disse isto que foi uh, disse que o meu trabalho é ser pago para ver coisas que vocês não veem porque estão a trabalhar porque o vosso, vocês acordam vão para o autocarro, vão para o trabalho estão a trabalhar e eu, eu sou e pago tá para ver simples. As merdas que vocês, não, vocês veem mas não, não, não, não, não, daí, não só, conseguem né? te tipo, perceber, estás a ver o que está ali. Então o meu trabalho a é ver isso e dizer. E vocês, ah, eu passei por isto e rimo estás a ver. Só que eu acho que isso é, isso é bom, obviamente, mas tu para chegares a esse ponto em que és pago para veres isso, tu por ti só já vês isso. E consegues explicar isso melhor claro que, que as pessoas sim. conseguem. Então, Ou seja, tu, bro, já, pode tu podes ter 37, podes ter 50, de... podes ter 14, podes ter 20. Tu tens oh, uma, uma capacidade... De, de filtrar as coisas e uma capacidade de... Porque como tu também tens, estás a ver, e eu não tenho tanto, que é de, com palavras, explicar as coisas de uma Mas, por forma exemplo, muito... a forma como eu poderei explicar, que é muito baseado até nisso que está a pensar, na sociologia e nas ciências sociais, enfim, é completamente diferente dele Não são palavras, não é mesmo? Claro que são, mas as, mas as palavras são um recurso quase infindável, não é? Sim, mas lá está não deixam de ser, não deixam... Porque, por exemplo o DB não fosse... é só o músico tem toda uma é. persona, tem a persona é. de quando está a ver os Globos de Ouro o caralho está tá a fazer... Mano, faz parte estás é. a ver? Faz parte. Tu, se tu não fosses, se, se fosses só o DB músico não tinhas, eu, eu acho que não tinha tanto tu Mas tens é um mais... carinho que ele te chama de DB oh, Desculpa, mas o você... DB de Bruno, Pá, porque eu, eu sei que o pessoal tem aquela merda Olha aqui o anel é. é. DB, mas <risos> são as tuas iniciais é? Sim, mas estás a perceber? tipo claro. eu tu tens ou seja, há, existe muito mais... Existe... Eu, por exemplo, eu quando vejo um, um artista que eu gosto seja músico, uh, humorista, uh, tipo ilustrador, o que seja tudo todo aquilo que está à volta dele tirando obviamente a arte que faz faz muito, para mim é, muito mais, é tão importante como a arte por isso é que eu, há pessoal que o curto é só que depois a persona dele é tão chata tipo o Rick Gervais, eu adoro o Rick Gervais hum, mas terno. o gajo é chato mano, é chato é tipo um gajo aborrecido para mim eu posso dizer que a propósito disso Há uma observação muito interessante nos meus pri primeiros anos como um músico a sério que foi feita pelo Álvaro Costa Sabes quem é o Álvaro Costa? A o gajo do Porto? O Álvaro Vegas O Alvi Vegas, <risos> não é que entrou nos álbuns de Corona O Álvaro Costa Álvaro Costa não é aquele gajo É o, ra o... Ra é o radialista, é o apresentador Zé, É o gajo já já, já, já já o que anda sempre de um cascolzinho Sim, de cascual, nos dias de do eixo, sim okay. Posso só dizer Esse que Esse não é o gajo do, do, do, do... não é, é um gajo preciso com ele? Ou É o gajo do é o gajo dos últimos é um gajo parecido com ele? Era é ele que fazia com o professor, era, e com o professor, o professor Bom, ele, posso só dizer Ele já foi tipo o repórter Musical de Portugal Ele tinha um programa que se chamava Metrópole Ou Metro ou alguma coisa Nos anos 90, ele tinha uma suite Em Vila do Quando, de onde é, é a família dele Paga todos os dias da semana para Quando ele quisesse ir para lá Para fazer as festas e ela etc E ele foi o primeiro a entrevistar em Portugal Tipo David Ball e os grandes nomes Porque ele era o músico e um tem boas histórias sobre isso. E Já tem... não sei onde é que ele disse, mas sujeito Mas ele é músico? E ele morou... não. Nardwar? Na é, talvez. Sim, é um, é um equivalente. É, um, é, um, é diferente, mas é um nível... Do... <risos> <risos> la do quanto. O Nardwar é uh, é do quanto. Nardwar é do... É do mundo. É do mundo. É do Toronto. E, e, ele, e ele viveu em Las Vegas uh, e trabalhou no bar da um, Ava Bergman. Que era a mulher do Big Daddy, Big Daddy Carlos, que é ex-mulher. Big Daddy Big Daddy <risos> <risos> <risos> <risos> tipo o gajo da sabor. música é Big É um universo não, familiar, o, meu, o Big cara, Daddy cara. Carlos é tipo o chefe de. era o maior segurança de Las Vegas claro. e que tinha é. bares. E a Ava Bergman, ou Bergman, não sei como é que se diz, era a ex-mulher do Elvis que se casou com esse gajo. Okay. E ele conhece-os em primeira e, mão. Mas ele é padrinho do filho do Chuck? Quem? O, o Álvaro. É? Só faltava, o <risos> bro. <risos> Não, desculpa, diz, diz, diz o Chuck Norris ou o Chuck, o boneco o assim. Knight. O, <risos> o Knight, yeah, yeah, Knight. Ele. <risos> ele conhece o Pessoal, estás a ver? E ele, ele teve um problema de coração e antes disso ia boas vezes a São Francisco. Ele conhece o Pessoal. Bom, e ele, quando ouviu a música de Corona, a propósito disso, tu estás a dizer de ah, tu és o primeiro que tem cultura local. Que eu fiquei, ele chegou ao pé de mim e do Edgar, não é? Do Logos, de Corona, e disse assim: a vossa música faz-me lembrar. O Snoop Dogg e o Dr. Dre. E ele disse assim: Porquê? Tipo, não havia nenhuma, nenhuma hum. identificação. E ele: Porquê? Porque vocês estão aqui, no caso de Corona, e no meu outro nível, mais ou menos a mesma coisa, a representar um estilo de vida low life, que existe, mas sobre o qual nunca ninguém tinha cantado que ah, é o que fez o Snoop Dogg e o Dr. Dre com o G-Funk e aquela cultura dos bairros da LA e dos é gangsters que existia mas não havia tipo uma cena mundial a expor. que hoje em dia praticamente representa representa é aquilo, estás presente. a ver? mais do que as outras que, coisas que haviam, que é bem visto sim, mas eu acho que tens tu não várias não tens música fala falar sobre aquela realidade porque a realidade de dele de não, é é, não é isso não é isso, não é isso é uma não é realidade é isso, muito não é isso, mas tu tens tipo rappers LA LA, sim, aquela realidade da então, assim uma no é nova, é nova é Nova York, nem dizer o que. Não, não, é não, é não, é é não estou é a falar cá, estou a no no falar não cá. É tal no tal Porto, tal no norte, Porto Norte do Litoral da região do Douro. Tipo, tens Afogado. pessoal a falar de realidades que tu também não falas, mas são outras tipo realidades, estás a ver? Imagina. tipo, Mas imagina, são os Bandido MC. Certo? Mas eu estou a falar Eu estou a falar do Corona, que é um tipo tolo da Baixa estás a perceber? Exato. Ou o pessoal que mal vestido que anda de meia chinelo ou a cena suburbana como é o David Bruno a ver? É a que a vai, vai jantar fora e não. vai acabar-se porque factura com é uma bandido. cultura uma cultura específica é. de um local Sim. que não tinha sido explorada a fundo estás a perceber? imagina, hum. falas do bandido, o grande respeito ao bandido um grande MC, tecnicamente é, cadeia mito meu certo, lá está, falam de uma realidade mas não fala em sítios, não fala em hábitos específicos, okay. não, e fala é. em tipo cultura gangsta, tiros. Tipo, corona não fala disso, estás a Fala não, só sobre sim, viver, mas, mas é isso, não, é, é a cultura é. gangsta. Mas tu, é. por exemplo, quando tu falaste em uh, Snoop Dogg, tu tens tipo os teus beats são muito aquela cena de do Snoop Dogg, pois, mas é tu assim. no raio é Shopping. Sim, G-Funk, etc. É, tens, é muito, nota-se é, as, as, as parecências, tipo as influências. O que é que são os beats? Os beats são os alicerces do resto, estás a perceber? Hum. O resto é que marca os pontos, é o que é que tu dizes e é a cultura que tu representas. Bom, é isso que eu okay. queria dizer. Quando vês que a ver... primeira vez falaste muito de culturas, de, de, querias tipo que... O museu etnográfico do... do Guna. Do Guna. Era o museu do Guna. É isso. E se se é mantém? Gaia. Claro que mantém. O uh, que é que falta? falta Mudar uns... a vereadora da cultura de Gaia. Mas tem que ser em Gaia, é isso? <risos> Convinha. Eu, eu ficava muito orgulhoso que fosse em Gaia, não é? Imagina fazer isso eu um fora. Gaia. Já, já viste um terreno? Não era um terreno. Olha, eu em Gaia se fizesse gostava... Eu gostava de fazer isto, tipo, vou-te explicar uma coisa a sério que é...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 Estás uhum. a perceber? São fodidas de arranjar. Tipo, as roupas desse tempo e as cenas desse tempo, há muita coisa com eles, são extremamente vintage, estás a ver? E são funcionáveis e, e são cenas de farfetch. Exato. Estás a perceber? É verdade, sim. Bom, era. Talvez então, da resina, onde então, é que vais arranjar isso hoje em dia? Por exemplo, bro. Exato, cara, é ainda mais difícil. Chuta, Guito, porque isto representa a cultura, e assim como a Joana Vasconcelos gasta milhares numa estátua, vamos, de um bampá, Mar encerral vamos uma pá, man, vamos, com, vamos gastar <risos> a guita a sério <risos> para comprar Mas isto. Imagina, esse guita a sério tem que ser um, self-funded, ou seja, tem que -se ser iniciativa própria de quem quer representar essa cultura, porque ou então, tipo, fazer tipo o GoFundMe, porque se toda a gente, se, por exemplo, porque se toda a gente quiser representar assim, uma peça, uma parte que possa ser a sua, uma cultura anexa a deles, os museus etnográficos que nunca mais acabam. Sim, mas é. eu acho que os Gunas são transversais. Os gunas posso, que... posso fazer mais que... Posso fazer uma pergunta? Há um livro de uma autora que já não nada, me recordo, que se chama Spivak, que diz assim Pode o subalterno falar? Isto tem a ver com... é uma questão sociológica muito... muito okay. de raiz, vamos por assim. Pode o subalterno falar? E uma mensagem geral, obviamente, quem quiser ler, ler e sabe o que é? Quando tu as voz aquela que é uma classe social subalterna ou GUNA é por definição uma classe social subalterna embora possa não se e por isso é que é GUNA porque tem um poder que é o de roubar, vamos por assim <risos> é, mesmo, é o poder da criminalidade é, poder poder. é um wizard que o poder roubar é. não, roubas, roubas, sempre, roubas qualquer coisa wizard, é? nem que, seja, nem que seja a inocência exatamente, exatamente, percebes? é, é o poder de retirar algum poder a quem, tem de, a quem eu tenho de facto o museu subconscientemente não é nada atrativo uma classe dominante. E o político é sempre uma classe dominante. Sabes o que eu quero dizer? No sentido disso que estás a dizer, investir... Mas, há uma mas eu que acho é que é, é uma coisa de nicho e é, e é um nicho forte. Pronto, para mim um sítio, tipo, eu gostaria de fazer isto, tipo, num sítio a sério. Estou a falar tipo a Bienal de Gaia, estás a ver? Eu acho que esse era o sítio perfeito, que é o Pé de General tu, a RGT, a... <risos> que ao lado certo. tens essa cultura que existiu e existe é, ali, existe. e tens a Bienal da Arte. E fundir os dois e fazeres ali uma cena a sério. Estás a mas, a, mas a Bienal, enquanto evento, ou queres que fosse um museu etnográfico? O Permanente. espaço, queres espaço, que espaço. o espaço fosse, fosse uma Eu tenho um sítio fixe usado. para ti. a Bienal de Gaia, arranjava-se outros espaços. Uh, sim, okay. eu tenho puma, um sítio vai. fixe para ti. acho que é altamente. Era não não, não, não, não, não. No parque de estacionamento, piso C, do parque Nascente. <risos> a cena é... Bro, Oi, era do caralho, Oi. mano. Já pensei fazer juro, já pensei N é, vezes fazer uma exposição nessa. Nunca Mas porquê é o piso C? Não, não, não. Porque, porque, porque é o piso mesmo tipo. É o de baixo, estás a ver? Que, o tens, tipo, que tens tipo as paredes estão É úmido, tens sentes ali umidade. Sei. E porquê? Porque eu associo, boé. Tipo a cena gruinha, estás a ver? a ah, parque nascente não bro, <risos> há o, o tokyo Jamais. drift bro sim, também porque eu vou dizer uma cena, eu acho que eu tenho uma merda, eu vou dizer achas que um yo que é? <risos> um, um yo -yo é uma é uma peça guna de guna Opá, oh na minha experiência, não. Na minha, essa, é, sabes porque a primeira vez que eu fui roubado, roubaram-me o, o meu telemóvel que era o um My411. vai ver qual é o telemóvel. melhor telemóvel que eu tive até hoje, bro. Era o My411. Escreve, eu nem sei o que era Samsung, nem sei. E o gajo que me roubou, estás a ver? Minha do Rosário. Eu vinha do Rosário, os gajos vinham todos pelo, as festas do... pelas festas da Nossa yeah, Senhora do Rosário sei. Eu vim, era um pai, sei lá, 10 da noite, eu vinha para casa a chegar ao Colégio Palceiro, estava naquela ruazinha Vieram, tinha, Vinha um grupo de gajos e o gajo que me roubou, vinha, que me roubou Estás a ver, vinha com um ioiô, bro Estás a ver, e disse assim, subiu não subiu, não subiu, subi mas vinha com um ioiô, lembro perfeitamente Olha, senti medo, mano, mas tipo, medo até aqui em cima Estás é. a ver? E o gajo estava, enquanto me roubava, estava tipo assim Ui, mas isso é mesmo a BDS motherfucker. E itens. ele e os amigos, né? é? Mas estava mas... tá, assim. Tá. Oh, assim? Não, não, não, não, não. Eu <risos> <risos> Deu como o, o... era um artista. Hoje. Assim, <risos> o ioiô no teu Não, não, estava, estava só a fazer assim, bro. Certo. E roubaram-me uma. E lá e está. Portanto, eu associo se o, um ah, o ioiô. Preciso eu... de ver aquilo que o David disse, que é aquilo que é transversal, ou seja, até a zona geográfica, isso é mesmo o Guna e não o Guna específico de Gaia por exemplo, houve uma coisa do Guna e agora que disseste isso lembram-me feito foi tipo uma core memory que se ativou no subconsciente que eu, a primeira vez que fui assaltado o gajo estava uma coisa que estava muito na moda na, na, no desfile de Guna, na altura que era aquele... O Leon aquele aliança, e que isso, aliança, isso fazia parte, obviamente mas isso também foi algo fugaz Aí, o lança talibã teve 4 anos segundo Gondomar, bro. Tá bem, teve 4 anos, não é relevante para fazer as Eu Aliás, eu usei tantas vezes esse lenço que o preto estava tingido. Era barato. Tu achas isso? o ué, O que o lança talibã talibá bro? Ah, peraí, isso não era uma cena. Para mim foi uma cena daquele Guna, porque eu identifiquei. Não, havia que várias cores, laranjas, Não, não, eu usava o preto, era clássico, clássico, black. bro. O preto e branco. Eu fiz um texto sobre isso no review de tudo. Era o nome disso que eu não me lembro e era esse lenço. Da Palestina ao Escada. O que é? Da Palestina ao escada. escada. O título. Tipo, a escada... rua o... a discoteca. Se chama Magma, Magma da Palestina ou Escada. Sim, porque aquele lenço começou por ser usado pelos gajos da Palestina, vez os o... movimentos. O... E acabou Pia aqui Pia no, escada, na escrevi, no Escada, mas na altura que eu escrevi, mas na altura que eu escrevi não é o Escada do Porto. É o Escada de Viseu. É o Escada de Vizela, que estamos a falar para em 2011, Poxa, que os jogadores da bola iam sair à noite com uma t-shirt justinha, as calças rotas e a puta desse lenço aí. Okay. Mas esse lenço aqui em Gondomar teve durante bastante anos, pessoal a ter excelência. Aliás, havia uma cena que era sabes o não sei se, se, se alguma vez jogaste o guião? -Oh. Não. Pronto, existe não, uma não cena dá, no. Uma Pronto, que existe. Que eu tenho, eu tenho. Vou mostrar. Existe, tem que, que ir aos meus pais, mas vai, tenho, bem, tenho, tenho, tenho, tenho, tenho em fotografia mesmo, diz, uh, uma fotografia, analógica, estás a ver? Ter uma fotografia. Havia, havia, uma havia uma cena, cena uh, pronto. Isto. Se o Castro trouxer trouxer isto, quero 100 likes nos primeiros 4 dias? Eu quero 100 likes e depois eu mostro. <risos> que é, existe Só uma... 100, e, ah bro, nós, nós, nós, nós estamos, nós... Andámos por baixo. andamos aqui... No, andamos andamos aqui, andamos aqui, aqui ne... não, contigo vai ter mais, mas, mas, mas eu, andamos eu, aqui na eu, chantagem eu, emocional. Eu vou-te eu dizer isto, existe uma cena no Yu-Gi-Oh! Que era o Exodia que era, tu tinhas que juntar certas partes que eram duas mãos, dois pés e a cabeça Há uma cena que tem aí atrás? Não, não, não E quando tu juntavas isso no baralho de cartas tinhas o Exodia e automaticamente ganhavas o adversário É tipo um checkmate O Exodia do E havia uma cena em Gunas do Mar que era Lá está, uma espécie de Exodia dos Gunas que eu vou dizer o que é que era O lenço Mala da gola Certo. Recordas? Mala da gola da Cladidas Cadidas, bro o ESC azul, mas nem era, nem era oficial okay. Ah, mas o ESC é mais curto bro, mas tudo bem, okay, o ESC é, u, u, Não era oficial, não era, era oficial, o ESC da ferida, certo. Ok, tudo bem Total 90 nos pés Com certeza Ui, mas, mas era um throwback total Não, 2000 e... não, não total, yeah. total 90 nos pés, tá, as é? cinzentas e pretas oh, Cinzentas e pretas, não sei o tá, que em tal em que ano é na escola? Pai, sexto, Pai, sexto. Pai, quinto, sexto 2003 E já arrancavam o ESC? A camisola da Wesker oh, oh bro, estou a dizer que roga. E, e, oh, e, e, e, e, a, e a melhor coisa é que entre as E havia uma merda que era Ou era gola ou era isso de pack Com remendos de cannabis E isso aí tu sabias estavas <risos> é, fodido é. bro Eu é, acho que o que se dá muito ao aparato O quê? Dá-se ah, muito ao aparato, eu sei. Eu não sei Foda-se, tu quando andavas na escola sabia a coisa que tu... Eu, eu ligava muito mais a como é que me vestia na escola do que me visto agora É, não? aí <risos> eu ligava muito mais, tu na escola estás ali metido, metido em quase tribos. É verdade. tens que sobreviver, não? a escola é uma sobrevivência. Oh, escola já... pública, meu. E tu hoje ainda estás metido em grandes tribos. Sim, uma escola pública, mas tu estás numa escola pública. Oh, que remédio. Porque, é, há uma so... <risos> ah, eu quando falo com pessoal que ensino em colégios, muitas vezes eu fico... Pronto. São muito não, duas que... realidades distintas. É, claro que sim, claro que sim. <risos> eu, já eu não de de trocava aqui, nada à é, experiência é foi... da escola pública não sei, nunca tive a da privada se calhar levava menos os cornos é, ouvi é eu eu mas na acho... escola pública há uma cena que também vale muito que é uh, para além da roupa é a tribo da atitude é, é, é isso é. que eu ia dizer Estás a perceber? É, é a tribo da atitude eu leio nos cornos me fã claro, isso de Deem os cornos nem que leves nos cornos e te virás às pessoas eu vou-te contar uma história eu tive muitas histórias dessas na minha escola uma vez eu estava à espera eu acho que vou pegar na thumb do primeiro vídeo porque... V2. <risos> Mas, yeah. conta toda a história. Eu estava eu à porta da minha escola, estava lá um gajo que era o carneiro, que andava na altura que eu quero sapatos de plataformas, para ir de meio metro de altura. Ui. que é tipo gótico? Não sei, tinha uma sapatinha oh, assim. Mas pode ó, andar a porrada, preto, Ou se calhar é. tinha o chamado pé curto, que é que são aquelas pessoas que têm um pé curto. Ver, Pô, não, é pé curto é caralho. O um filho da puta magitoso e ele estava lá e começou-me a tirar. Estava a comer uma laranja e eu estava à espera do autocarro à porta das escola Estamos a falar em que ano? 1980? Não, também não, Pai, é <risos> uh, 96. Não é... Tinhas que idade? Então, foi no nono ano. Tu quanto entras para o décimo? Tens? 85, 95? 95. Tens, tens 14, 14, 15, 98, pai. 99 E ele estava a comer uma laranja tá é A comer uma laranja e estava-me a tirar as cascas Estás a ver? Eu estava lá <risos> sozinho E eu disse assim, este está-me a tirar as cascas? Foda-se Assim, eu também morava no, no bairro tinha mais gente na escola Estás a perceber? <risos> <por isso. risos> Mas estava sozinho, estás a perceber? E ele estava-me a tirar as putas das cascas de laranja para as costas E eu Ok, agora vou para casa e chamo os outros Mas o que é que eu vou fazer? Não, não vou aceitar Não, aceita porque aceita que vou levar nos costas. Não, não. Não, não, não, é. Não, é tu para... aceitas. Ah, aceita. Aceita que levar-nos Imagina, eu sei que somos gerações relativamente diferentes, mas não, era o que o pessoal dizia todo na nossa. Era aceita. Eu, então ia eu aceitei. Eu sei assim, eu, assim opá, independentemente de amanhã tipo, ir falar com o resto do povo não posso autorizar isto. viro um para trás, chego lá. E digo assim, estás a tirar cascas? Ele, que e ele cá que queres. E cheguei ao pé dele Tá, mandei-lhe algum estalo. E apanhei para aí 15 estalos. <risos> pedido, dos, velhos, dos olhos... Fiquei com o beijo todo inchado, <risos> os olhos inchados, eu apanhei cada puta de cada estouro nem no chão. Do carneiro? Do carneiro e dos tropas dele. <risos> ah, porque ah, é tu tá carneiro mas à o carneiro estava com as tropas por isso é que estava e não. ele é que estava sozinho não estás a perceber mas é assim mas tens, tens atitude eu calo-me eu calo e, e amanhã vou buscar os outros e ele diz ah, borrou-se todo e foi buscar os amigos hoje eu viro-me a ele e vou dizer uma coisa e, e eu virei-me ao carneiro apanhei na tromba foi se não foi bom e no fim até foi o carneiro a dizer aos outros ei, deixem um o moço já ah, sabia que ele vai buscar nos cornos e a seguir bro e o carneiro disse-me assim oh bro desculpa ai eu tenho te tirar das cascas bro Tu és um gajo fodido, qualquer coisa que precises a partir do hoje, midejo é E deu-me um abraço e eu fiquei amigo do carneiro. Isso sabe? é a atitude, é Eu é acho é que, é que, é que o carneiro, carneiro o carneiro estava a pensar já há muito tempo é atitude. É, é isso que eu te estou é a é dizer. Estás a dizer amanhã ao mas agora. Então vou partilhar contigo uma história. Sou capaz é de já ter dito no podcast, mas pronto, a maior parte das pessoas não a ter ouvido. Eu andei no colégio até ao sétimo ano. No oitavo ano fui para uma escola pública. O meu primeiro amigo numa escola pública, fiz filme no primeiro intervalo da manhã. No segundo intervalo, ele roubou um Nokia N80. No estava para ousar, estava um <risos> gajo a jogar futebol. O um Nokia N80, no na altura, era para aí o, o segundo intervalo. Era aquele que, t... que, te, era que fazia assim no fundo? Não me lembro, mas ah, eu sei que era o que é, um é, N80. É, que que é melhor que aquele. É um N-Boysta que tem um. Tinha o telemóvel do Top Gun na altura, de um gajo que lá se O gajo estava a jogar basquetebol. Tinha o telemóvel pousado. E o Ruben. No, no, no primeiro intervalo, fi, fi, travei amizade com ele, no segundo intervalo, estou com ele ele, ele, ele olha... <risos> <e ele risos> olha, olha <risos> para mim isto é uma realidade completamente alienígena. Ele olha para o telemóvel, está pousado junto à, às mochilas estão junto ao cesto Catou. Ficou com o telemóvel. Calhe, por acaso, segunda-feira, o último período da manhã que nós tínhamos era a educação física. Ok? Quem é que tem educação física ao mesmo tempo que nós? A turma do outro gajo. O Juan já andava lá há muito tempo, era repetente duas vezes, era um, eram, eram, eram, o, o, o... Não, mas é isso, percebes? É, é a cena do Bruna não é? Eu gosto que essa expressão tenha O tenha a ficar. O Ramiro. Uh, o Ramiro. O Ruano, atenção, o Ruano é das melhores pessoas que eu conheci e que, fe, que me fez conhecer muito da humanidade. Um, é verdade. Eu tive um episódio aqui sobre as histórias que. que Vai começar a não me botar as costas para mim porquê. Então, é. Ponto número 1. Um. É. E vestes, estão isto, não viste isto. cena do a cena não, do... conta esta história é mesmo. De, é mesmo. de, de, de facto. Facto. Okay. É qualquer maneira, uh, roubou e calhou que no período seguinte nós tivéssemos educação física. O Ruan, eu, eu dei aquele enquadramento porque ele já, eles já... Eu, eu, nós estávamos no oitavo, eles eram pai do 11o, eu sabia perfeitamente quem era o Ruben e o que é que o Ruben fazia ah. o, o e, e, e cinco, cinco pessoas encurralaram o Ruben no balneário, tipo foste tu que roubaste o telemóvel, admito, admito, admito e o Ruben, não, não, não, não fui eu, claro que não fui eu isto não faz sentido nenhum os gajos viraram-se para mim, perguntaram e eu disse que não não tinha visto nada, não sabia de nada porque snitches got stitches <risos> Bem, naquela altura não pensei minimamente. Aquilo foi só um dia muito estranho na minha vida, percebes? Há um, há um ditado antigo que é português, que é Tratante, mas não denunciante. Já diziam os velhos. Eu que é: se eu boei, roubaste, mas te me perguntarem, eu não sei de nada. É eu... cultura portuguesa, <risos> isso. Eu não sei. Oh, oh, é verdade, é verdade. Isso é oh, cultura. Pá, imagina, portuguesa. eu não, eu não, eu não sei explicar o que, é que, o que é que me teria passado pela cabeça. Se é o sentimento de uma pessoa que de facto me tinha acolhido. Eu ouvia gangsta rap na altura. As minhas noções morais não seriam as mesmas de que uns anos antes, estudando no colégio, onde roubar era coisa muito grave. O que é que seja? Fez-me ter a essa... Eu today ah, aí a day ficou, day, ficou, ficou o E aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, é que o Ruben, nesse mesmo, nesse ano não, no ano seguinte, ia ser expulso da escola. E aí teve um volte face Passou a ser a pessoa mais pacata yeah. daquela escola. Depois da, da ameaça de ser expulso da escola, ah, então não é porque tinha uma família ali em casa que se preocupava com ele também. Tinha uma e, mãe que se preocupava tinha e que lhe, uma mãe e que lhe deu rasponete. Yeah, não, porque não, se, porque, mais, porque não, se não, não, se não, não tivesse, estavas me... a cagar para ser expulso. Não, não, é, não. Era é é igual. É, mas, é é é verdade. mas eu acho que muitas das vezes basta é. tipo levar o susto. Já que estávamos numa de partilhar para também darmos por. Uh, Partilha. Sabes uma merda que eu. Pronto, não foi o funeral da minha avó, né, esta semana, e estava lá, apareceu lá muita gente que eu conhecia de. Pronto, aqui do, de Gondomar, não é? e uma merda que, que a escola tem. Escola pública, eu não sei se é, também a privada deve ter, que é as alcunhas que as pessoas ficam para o resto da vida. E chegou lá um gajo com a mãe dele que foi da minha turma, eu acho que chama-se, eu nem sei o nome dele, mas eu acho que chama Carlos ou Ricardo. Mas eu ou chamo -o, é era o aparas. Sabes porquê? Porque uma vez, numa aula, o Cueca, que era da minha turma... Cueca, Pera, pera, pera. Cueca soube em todas as escolas, mas que um era o Cueca, China, Russo, Rato, Isso é O Cueca, que era da minha turma, que era o repetente, que era repetente, mas repetente tipo Mano, tinha carro já quase. Uh, no quinto ano no sim, sexto sim, ano, estás a ver? Não, não, o O é é era barba. Ele gostou comigo, <risos> <risos> <risos> ele gostou comigo eu indicação não. física porque tinha um, um pelo público, <risos> <risos> <Eu> me <risos> me <risos> me <risos> estás a ver? E ele não gostou <risos> de estás a ver isto? Mas eu no sexto ano tive um moço que ia para a escola de carro. Fora de tangas, <risos> bro. eu no sexto ano tinha um moço que ia para a escola de carro. Se ele tinha carta, não. Ah, ok. Era o Fábio Coentrão. <risos> Na altura eu não sabia o que era uma carta de condução, eu vi o carro chegar. Deixa, deixa. Mas que era até no microcarro... E o, o gajo chamava-se, eu lembrei-me e disse, disse, o Cueca, numa aula uma vez, o gajo estava de carapuço para trás. Estás a ver? O e gajo eu, quem? O, o Aparas. O Aparas. E o Cueca o que é que e fez? E o Cueca pegou. E roubou-lhe o carro? Não, ouve. Pegou-a. E virou-se, tipo, imagina, a escola, numa escola pública, numa escola, qualquer escola, tens, tipo, filas assim E é tipo um degra de inteligência <risos> <risos> Aqui estão inteligentes para carai, é e aqui estamos é nós, estás a ver? <risos> okay. E o cueca ali, aquelas é tipo, imagina, sabes a xadrez? Dá, tipo, o, como é que acaba o, o peão, dois para a frente, estás a ver? Isto é o cueca, um peão mas é um peão com muita tipo, lava e é muita força. É tá um peão fodido. É um pion Então, o cueca da mesa dele há três, tipo, três, três filas de mesas. A o cueca mandava. Então, o que é que o cueca ah. disse? Vocês todos vão pegar nos vossos A2 e A3, vão afiar. Assim, <risos> e vou-me dar as aparas! <risos> e depois, cheios de Olha, medo! Mano, eu estava cheio de medo, eu estava a suar, Eu muito eu criativo, soar! Eu estava a soar! Começámos todos a aguçar o lápis, mano, até ficar assim com o lápis! Mano. E demos as aparas todas ao cueca! E estava esse gajo, que o Ricardo ou o Carlos, estava tipo nas, nas filas da frente. O cueca levanta-se, estás a ver? Pega nas aparas todas, Eu está assim com o carapuço pega-nas a paras, mete-as a paras no carapuço não diz nada, estás a ver a ninguém mano, eu é cheio de paras, nós, nós todos atrás tipo estás a ver, para não dar cor nos cornos, com medo porque na realidade eu queria era avisar, olha bro, estou cheio de paras no carapuço o cueca é não tem de nada, não tem de quê, levanta-se chega a ver, a ver olha, mete o carapuço o gajo mete o carapuço e fica. fica cheio de paras a partir desse dia, eu bro, passou a, Aparas, bro. Ou Carlos, ou... passou a ser o Aparas, bro, passou a ser o Aparas. Toda a gente lhe chamava a Aparas. O Cueca chumbou, nós passámos todos, ele era o Aparas. Aparas claro. É yeah. assim que se ganha uma alcunha, tipo, para sempre. A escola é tipo a tropa, meu. Quando é. eu tiver um filho eu vou formá-lo para matar toda Agora a gente. Agora imagina, tu, <risos> sem hesitar, estás tu a ver? Eras o Aparas. Tu eras o Aparas, o que é que é tu podias fazer? É, mas o que é que tu podias fazer para não ser o Aparas, naquela situação? Foda-se, podia chegar lá e partilhar a boca de tua Oh, limpa. cueca, mano E de quê? Eu, mano, um gajo cheio de pintelhos o hoje era o Carlos. E hoje era o Carlos Não era o Aparas, Eita, meu foda ficou, a que... ficou o Aparas para o resto da vida Aliás, eu, tipo, com ele, dei-lhe tipo, um abraço E, tipo, eu oh, nem pares. sabia Eu fiquei, tipo, oh, o oh, Aparas Qual é a cena é assim. de seres roubado no porto Vestes na outra parte do mundo É que, se te vem roubar E tu fazes frente e, e dás barulho Chega ao fim e és amigo Que okay. é, oh, bro, se precisares de claro. qualquer coisa Qualquer dia fala, olha e então. tal. História... Não podes baixar nunca as calças a ninguém. Olha, mais vale apanhar na tromba e morreras do que baixar as calças a outro. Pois, era só paras agora. <risos> <risos> o tamparas hoje, se fizessem <risos> isso, hoje, meu. Ah, o hoje já tem quase 30, não é como eu. É verdade, e quando és mais pequeno é diferente Mas... Uh... Pois é, mas és puto, estamos a falar oh, de yeah. um é quinto é assim, ano, quinto, sexto ano É por isso que antigamente, e essa é a parte da educação Eu uh, consigo compreender, embora não justifique dizias assim, eu antes, quando andava na escola E era roubado, chegava a casa, a minha mãe ainda me fodia aos coros, não é por cima, lembra? O meu pai dizia-me isso muitas vezes O <risos> que é que foi? Ah, meteram-se comigo, se meteram contigo, dá-lhe uma chapada de volta <risos> e tal Não é a solução à violência Mas ensinam-te a não te rebaixares nem seres escravo dos outros, porque eu vou-te dizer toda a tua vida sobalteiro. toda a tua vida tu vais ser escravo dos outros mesmo que tu trabalhes para outra pessoa se tu é uma, um estado de espírito eu vou dizer uma coisa, eu já eu agora graças a Deus trabalho para mim, etc já trabalhei para outras pessoas mas eu nunca permiti não é o um marco que te emprega? <risos> eu nunca permiti que ninguém para quem eu trabalhasse fosse do ano da minha vida. Certo. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? É. Ei, estou bem deprimido, hoje à noite não consigo sair com os meus amigos porque estou triste por causa do trabalho. Eles que se fodam todos. Eu sou eu. Se eu trabalhar para outra pessoa, contribuo com o meu esforço, mas eles não são os meus donos. Nem nunca vou permitir que fique deprimido nem chateado por causa deles. Se eu tiver que falhar para eles, para eles se foderem e eu ser feliz, é essa a minha, a minha forma de estar na vida, percebes? E quando tu és pequeno, logo começas a apanhar com isso na tua vida. E acho que é importante fazeres isso.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 Mano, eu... Acho é, que terminava é, é, é, é, aqui é, alta, alta é. Fundo coisas. Foda. Então, pá, isto aqui tudo dedicas ao Aparas. dica ao Paras. E, e a todos os Aparas do mundo. O Aparas vai a tempo de se redimir, percebes? Yeah. E mesmo hoje não é fora de contexto. O Aparas dizer assim... Ele já se encontrou com esse gajo no funeral. O Aparas, se eu fosse o Aparas, passado uns anos, chegava para desse gajo no fornal e é assim Oh bro, então como é que estás? Está tudo pá, agora sou segurança no Norte Shopping, por exemplo Lá o outro. O Cueca. <risos> o Cueca. Sou segurança no Nord Shopping, olha desculpa Mas é assim, há uns anos atrás lembras que meteste umas putas das Aparas no capô <risos> E ele, oh bro, isso já foi há tanto tempo. Eu sei, mas olha anda aqui <risos> Agora eu sou o dono da minha vida, seu filho da puta. Estás a perceber? Meu nome é Carlos. Meu nome é Carlos, sou oh, rico da puta. Meu nome é Paras. Claro. Eu chamo já Ricardo, chamo Paras, seu filho da puta. Já, já eu sei E desse dia para a frente resolvia... E, esse e depois trauma, chama uma mulher e eu Vamos embora. E ali a de mansinho. O oh, oh, pai o oh, é que, é que, que é que se passou <risos> Aqui tem uma lição sobre. Construção de identidade. Não sei jogar pares. Até a próxima. <risos> <risos> Ai, puta que pariu. Mas a merda aconteceu mesmo. É. lembra me agora. Eu não sabia o nome dele. É muito triste, pá. <risos> o pessoal triste. fica traumatizado.